já viram aquele filme que é o Regresso, não sei o que é, o Regresso do Jacuzzi 2? Que é um para o futuro? Que é uma. É o regresso do Jacuzzi. O <risos> senhor é um artista que eu gosto muito de ver trabalhar na internet. <risos> os Estados Unidos foram lá espalhar os valores da democracia liberal. quanto uhum. não foi, agiram um em interesse próprio. E se fosse, se fizéssemos agora uma cruzada. De... Uhum. cruzada é melhor não usar este termo. <risos> A partir do momento que tu invades um país e, e passas a mandar nele, tu és responsável pelos <risos> membros Isso daquela sociedade. É estás muito, muito, muitos anos sem teres determinado direito e adquires, e depois perdes, não estás numa situação equivalente. Parece, mas não é. Se eu quisesse ser conspirativo, o uma rosa só chega ao Goldman Sachs, porque Realmente ajudou é ali um complexo militar industrial de maneira fundamental. Ele é o mordomo dos poderosos. É o mordomo é. mais bem pago é. do mundo. O Bernie uh, ter um ataque cardíaco acho que é o equivalente ao o matar a, a brincar com o cão no jardim da Casa Branca e fazer <risos> uma entorse. Faz parte da vida. Ao Elon Musk, quanto a mim, tem que ser dada muita liberdade e o mesmo nível de vigilância. Ele tem uma visão do futuro. Ele, já, ele imaginou o futuro e é uh, um megalómano altamente funcional. Já Sim. tem um poder económico, já tem um poder tecnológico, certo, já, certo. Tem um já tem poder cultural. Dá-lhe poder político. Pois, não, não, não. não. E depois resistente. vai aquela coisa que tu defendes. Elimina que, que de trabalho. é dinheiro para toda a gente na mesma, que é? tu podes não estar a trabalhar e estás a sair na mesma pessoa. Mas eu defendo isso. Eu sei, era aqui que eu queria chegar. <risos> Com o meu amigo Rajão, eu como eu, eu, defendo isso. o rendimento básico institucional. É uh, ou, ou aceitas aquele contrato mesmo que achas que até não te realiza e até põe em causa elementos fundamentais para, para a dignidade humana. O emprego é colher é colher mas é num campo com leões. Garantir transporte, garantir a tua mobilidade do espaço. O que é que a comida te dá? Não é espaço. A comida dá-te tempo. O tempo é mais escasso neste ponto de vista. E se perder muita coisa boa que eu olho neste momento? Coisas que me irritam, estás a ver? Ah, em que a senhora sabe lá o que é que está a fazer. Agora até desinfetar por causa do Covid. Mas eu tenho a saudade daquela unhaca na Eu entro no Uber muitas vezes à noite, bêbado, poder de bêbado, e chego à beira do bacano, faço assim uma festinha na orelha e digo é para casa. Que ele sabe que é para casa, está ali, a minha casa, estás a ver? E vou a dormir a viagem toda. Se eu fosse e eu não podia dormir a viagem toda. Quer dizer, eu podia, mas não ia. Porque é aquela coisa da segurança, não é? Mano, se houvesse um carro que tu passasse a casa, tanto homens como mulheres iam sentir-se um tipo mais seguros. Eu imagino, ué, uma, tipo, uma garagem mesmo uma abandonada, tipo, numa cidade, uma concentração de, de carros para pa se revolucionarem contra as pessoas. <risos> tipo, estamos fartos deste abuso, <risos> O mundo diz-te se a é verdade ou não. Sim. Agora, o que é o bem e o que é o mal, tu olhas para o mundo e o mundo não te diz. E, e, e se tu és um déspota e queres arregimentar seguidores para cumprirem as tuas ordens, a religião torna-se um instrumento poderoso. Para mim era juntar Cristo, Alá, o Ganesha, o Buda, tudo numa parede e um tiro na cabeça e ficava. Temos Boom. aqui um Robespierre. <risos> a gravar a uh, 22 de agosto de 2021. Talvez isto fique arquivado até 2050, por exemplo. Este sai quando for relevante. cada Esse... é duas semanas. <risos> ok. Esse é o propósito. O mote é, as coisas não acontecem só quando batem no Twitter e vamos falar um bocadinho sobre o que se passa esta semana e que hipóteses é que temos para um, um futuro diferente porque temos connosco um filósofo <risos> um aspirante Hugo Rajan eu disse-lhe, olha, quero fazer um episódio contigo sobre este tema ele teve a humildade de me dizer eu não sei o suficiente para isso sendo alguém que sabe mais sei eu o que ele sabe mais do que 95% das é. pessoas que se, que se, se prestam a isso. Após esta longa introdução... Castro, o que é que me tens a dizer sobre o Afeganistão? Do Afeganistão não sei, mas tens um, um pelo do bigode que está sem assim, o tens... uh, Mas olha, agradecer a presença do Hugo aqui. Vi, vi uh, a live que fizeste com o Francisco aqui há meio ano atrás, é. mais ou menos, gostei muito, por acaso. Estou a a falar. estava de pijama, tive de vestir uma camisola à última, mas gostei <risos> muito <risos> aquelas as vir... entradas à última da hora, bro. Foi. Pois mas a luz f... não dava, era só precisava de... Era assim um toque na lâmpada. Eu percebi depois. Estamos à moda. Um posto de eletricidade estava em cima de ti. <risos> um... Problemas técnicos. <risos> mas voltando para isto. Um... E tendo em conta que o Francisco, eu, eu acredito na capacidade de julgamento do Francisco, e ele, ele quando disse que tu eras a pessoa indicada para falar sobre isto, dentro, obviamente, das nossas possibilidades de recrutamento, <risos> não, é, não é só de possibilidades de recrutamento, mas queríamos o Messi, pá, agora. não, não, mas, mas não é só das possibilidades de recrutamento. Imagina-se, imagina que eu tinha a possibilidade de recrutar o Júdice ou o Gorrajão, para ficar sobre. Isso. eu quero falar com o Gorrajão, percebes? Não é só das possibilidades, é também do tipo de pessoas que eu acho que devem ter mais voz nesta discussão. Isto é curadoria, basicamente. Exato, exato. Não, mas claro, foi uma, uma piada de mal gosto que eu eu, eu, para é, eu é que agradeço. <risos> -te, para de ofender convidado. os eu convidados. Os é, complices. Eu é que agradeço. O, acho que devias começar a, a vender passos dos jogadores de futebol. Tu especulas, velho. <risos> o valor dele. E agradeço, é um prazer estar aqui. E... E de reencontrar também o Francisco Olha, desde os tempos da Flop Castro Então não tens nada a dizer sobre o Afeganistão? Não, eu, eu queria muito, eu estou curioso para ouvir o E a Ti sobretudo. Não, não, não, mas... É... Calma. Calma não Sua. Ok, pronto O que é que eu tenho a dizer sobre o Afeganistão? Sim. Sei lá, o que é que eu tenho a dizer? faz uma pergunta tipo... Pois é, é complicado assim sei <risos> é uma pergunta muito direta hum... ah, Uma pergunta que eu, que eu faço é... E que eu, aquilo que eu vejo, já tenho visto nas redes sociais, muito aquela ideia de que os Estados Unidos foram lá espalhar os valores da democracia liberal. quando uhum. não foi. agiram é um interesse próprio. E, mas eu faço essa pergunta às pessoas. E se fosse? Se fizéssemos agora uma cruzada de uhum. cruzada... É melhor não usar este termo. Pegássemos <risos> <risos> <risos> aí no, no, pá, os países aqui do Ocidente. Pá, isto, há, há ditaduras no mundo acabou, vamos juntar todos vamos fazer um exército, vamos invadir estes países todos e implementar democracias, democracias liberais, em liberais. Todos, as pessoas concordavam era legítimo exatamente era, é, é essa pergunta que eu gostava de fazer a algumas pessoas na, nas redes sociais né? mas nem, nem sequer é a primeira vez que fazem é a primeira vez que fazem isto e que dá merda pois é, pois é, pois é isso e, e, e fala Há vários equívocos que eu, que eu vejo naquilo, na, na análise, nas análises que eu vou ouvindo. Uma é esta ideia de que o Afeganistão nasceu, existiu sempre com um governo talibã uhum. uh, e que foi os Estados Unidos que, que derrubou o governo e trouxe alguma democraticidade àquele, àquele local. Uh, quando não é verdade, não é? Porque, porque os talibãs uh, subiram ao poder depois de uma guerra com, com os biéticos uh, que, armados que nos, leva, de... que nos leva ao segundo equilíbrio que é que falam como se os Estados Unidos não tivesse nada a ver <risos> nada que nenhum poder causá-lo com o surgimento dos talibais, quando eles andaram a armá-los guerra, guerra fria valia tudo <risos> subjetos, a treiná-los um mas a treiná-los também <risos> supostamente porque do género vais treinar aqueles gajos mesmo Tipo, ao máximo, ao, ao nosso nível para combater. Não, não, não, não, não, não, não, não vais, vais treinar bro. para aquela. Mas foi que eles... Calma, Eu, é... Foi a desculpa que eles usaram. Não, não. E, e agora é a mesma coisa. Os que eles, eles treinaram lá ah, 3 mil soldados. 300 mil. Estão 300 mil? Eu li 300 mil soldados. Eu também li que era muito é, mais okay, do que 3 mil okay, soldados. Então, eles, eles, eles, eles treinaram mas lá. Mas como foi rever-se, a... foram 3 mil ou mil. Isso é importante. É, não, é, não, não é importante na, na questão em que tu não sabes o que é que é preciso segurar verdadeiramente e quando é que eles precisam de treinar só treinar em esfias, por exemplo. Não sei. Eu sei que eles treinaram lá um número significativo de pessoas que consideraram, na análise bélica deles, que segurava a independência do Afeganistão menos é narrativa que nos tem sido pintada. Eu vi um documentário da Vice, uhum. que também não é, pode ser legítimo, pode não ser legítimo, mas eu pá, acho que é, que é legítimo porque estavam lá quando já se sabia que isto ia acontecer, porque eles já sabia que isto ia acontecer, há uhum. tipo um mês atrás, Sim. Uh, foram para lá três jornalistas da Vice, reportaram isto que agora está a acontecer. E eles disseram que estavam numa base militar e estavam a entrevistar lá pessoas e muitos diziam que nem comida tinham, que andavam a comer ratos porque era muita gente que estava lá de facto, mas não tinham tipo, armamento. Okay. Desculpa, armamento tinham, tinham, era balas para as armas. Okay. Não tinham comida e depois quando viram que as coisas estavam a ficar assim, pensaram pá, nós não temos condições para defender isto, porque não tinham balas e nem tinham comida. Okay. A comida nem chegava. Certo. Também lá está, são 300 mil pessoas em condições aqui. São pessoas treinadas em condições, como estás a dizer. É, tipo, tu podes é, treinar pessoas e depois um um me dás um... tipo... Mas é isso, eu não, eu não estou a colocar a culpa do lado afegão, se parece que achas que Sim, estou eu estou a gosto muito de muito usar o termo culpa. Sim, culpa é, uma, é altamente relativo. Mas parece que o Biden é muito mais culpa quando, são, quando são instituições... Pois, meteu! E... Mas tu pensares pois naquilo foi. que tem que ser a regularidade, se, se para os Estados Unidos serem coerentes com as suas ações. Isto é tudo muito estranho. É um falhanço monumental. Não, é Dizem que, pá, não sei, isto é agora complicado ah. perceber o que é nas notícias o que é Bom, moral, não que não é. do que os serviços secretos tinham dito. Só que achavam que ia demorar mais tempo. Sim. Dizem que no prazo de três anos está ali baixo, poder. Um... Após a saída dos Estados Unidos. Os Estados Unidos. E depois há o outro equívoco que eu também noto aqui é... E que, e que, e que leva a é isso que vocês estão a dizer é... é... Esta ideia de que há uma contradição, que também foi apontada ao Bloco de Esquerda a contradição, então eram contra a invasão, <risos> e agora são contra, contra a, saída, contra também a, é a saída. saída. A partir do momento, podes ser contra a invasão, uma ingerência externa noutro país, mas a partir do momento que tu invades um país, e, e passas a mandar nele, tu és responsável pelos <risos> membros <risos> daquela sociedade. E tu, podes ser, e tu podes ser contra a invasão e, contra, e a favor da saída, mas tu, pode ser uma saída tipo... Pá, que tu olha, está preparado para isto? Vamos de um mês fazemos isto, não ano fazendo isto, não é tipo bazar. Mas sabes o que é que isto foi? Foi uma descolonização. Ao máximo. Foi, foi. Foi. foi uma, foi uma isto é o, isto é o neocolonialismo. Num, uma das das vertentes do neocolonialismo, como alguns grupos de pessoas subjugam outros, neste caso ainda sob a forma de estados nação. E, e esta ideia de que do Biden, ah, que não temos responsabilidades, é é, é, é cobardia, até, é cinismo. É, a partir do momento que invades um país, é, é, é que tu que mandas, mesmo que tenhas lá um governo, mas aquele governo, em última instância, Sim. reporta sempre. A ti. A ti. A ti. E, Depende e de é ti para sua pessoas, e sabes que há, há, e, e, e, e, quando, e quando se convida pessoas para compactuar com, com, com os Estados Unidos e, e, e, e para exercerem determinadas atividades que eles sabem que aos olhos da, dos talibás que estão ali uhum. que são contra o regime e que, e que, e que a qualquer momento podem retaliar a, par, a, a, a partir do momento que tu pedes a pessoas para compactuar contigo tens de protegê-las, porque claro. sabes que aquilo que elas vão fazer vai contra... Não, mas deixam as pessoas em risco Sim, sim. claro só, só em tradutores eram 5 mil tradutores estavam tá lá sempre contratas um tradutor sabes que ela seguir pode amanhã a a minha, minha pode lhe cortar ah, a cabeça não, é porque não... A, a minha irmã tem sabe, um mulher. amigo tem um amigo afegão que, que tem exatamente esse receio por causa do pai o pai esteve a colaborar com, com os americanos e não conseguiu sair a tempo e é uma pessoa que está que agora não faz ideia o que é que é o futuro do pai, que está escondido claro. numa, no, no, numa terriola qualquer? Isso é uma não, vida não. inacreditável. Que nós, nós não, assumindo assim uma responsabilidade ocidental do Norte Global, que nós achamos que temos voz nisso, nós achamos que interessamos muito para a discussão. Que nós estamos a deixar acontecer claro. uma barbárie que, segundo os nossos padrões, não é aceitável. Pois exatamente mas, mas também, segundo os padrões deles, também não é, não Pronto, é exatamente pois isto. Também vai para o lado empático, né é Nós temos senhora. mais empatia. Olha, é? está feito. Ganhei. Se isto acontecesse em Espanha, se calhar ah, eu acho que cá tem havido bastante comoção por parte das pessoas. Mas algumas coisas que, calhar, que acontecem no Médio Oriente, sem ser isto, se acontecesse em Espanha, nós estávamos completamente chocados. Sim. E a no Médio Oriente. Depois há o, o outro equívoco que é, e não é só em, questão, em relação aos Estados Unidos, também em relação a Israel e outra, que é esta ideia de que se um país é uma democracia em termos domésticos, então tudo o que fizer serão atos democráticos, mesmo que não seja é, com <risos> sim, sim. É pela democracia. Uh, Portugal não era o caso, mas a maioria das colónias. Que, que os países da Europa tinham em África e, e não só, nem Ásia eram, eram democracias a Inglaterra, a França Exato. Era, a democracia, e, e, e, e também é por isso que, que muito, da, da, muito do, dos ex-colonizados não, não têm um voz também porque, porque foram, eram colónias de, de vencedores da guerra uhum. e que eram democracia e, e isso faz com que continuem a ser eles os, os, os atores históricos os, os autores históricos e, ao contrário do que aconteceu por exemplo aqui em Portugal com, com o Ultramar porque, com, porque as colónias caíram com o regime Sim, então os, no, o, os novos autores históricos podem fazer uma, uma revisão maior do que foi as colónias que não se fez em Portugal não, não, não, não, não, já me estou a desviar <risos> não, mas estás a tocar pontos fundamentais e aquilo, aquilo que os Estados eu acredito que os Estados Unidos tenham feito algumas coisas que, no Afeganistão que tem aumentado a democraticidade dessa, da, da sociedade. Mas não era e não foi esse ponto. Hum. Mas... Ah, tu achas que o Afeganistão está melhor agora? Ou há 20 anos atrás? Agora. <risos> Hoje? Não, mas Hoje... Sim, há 20 anos atrás, sim. Foi... Ou seja, em 2001 certo? Foi quando os Estados Unidos foi para lá. Eu estou melhor agora neste momento. Ou como então, estão há 20 isso, anos atrás? Se calhar estão piores, até neste momento estão piores. Tá estão tá num processo de provável retaliação não, e até há toda não. uma geração. E este problema de que se fala e muito bem dos direitos das mulheres, porque é algo que nós consideramos é? na, na visão que construímos, progresso. Não é? Os direitos que as mulheres lá ganharam e, e que houve toda uma geração a beneficiar. Que <risos> agora vai ficar sem, sem Que agora fica sem nada. Exato. tem que ficarem isso são, pro... são problemas e, muito e é, relevantes e é, é também a questão de tu que podes não ter um direito estás muito, muito, muitos anos sem teres determinado direito e adquires e depois perdes e não, não, não, é, não é equivalente, não estás numa situação equivalente. Parece, mas não é, porque continuas como estavas de antes, em que tu ganhaste e perdeste. E é conhecimentos, ah, agora sim. o povo afeganista, afeganista, afeganista. afegão, afegão? tem muito de... mais conhecimento né, do que tinha há 20 anos atrás, sim. porque, claro. por culpa dos Estados Unidos, que foi sim, para lá e instaurou. É né, um Casa-me espécie, estou a inventar o termo agora, uma espécie de claustrofobia intelectual em que yeah. tu, tu tens o conhecimento, sabes, que é errado, e, uhum. mas não consegues fazer nada. Mas sabes uma coisa que é engraçado no meio disto tudo? É que conseguimos sempre ver a coisinha, alguma coisa engraçada no meio da tragédia que está a acontecer, que é o Staliban com Twitter, <risos> que é uma das coisas mais tipo estúpidas, que, a comerem gelados na praça, a dar para ar enquanto comem um corneto, <risos> é verdade, é um fenómeno é, verdade, seja, é, verdade. é a única coisa que eu consigo olhar para isto e, e tipo, rir-me um bocado porque de resto acho é é... que não há nada interessante Sim. nesta situação, cómico neste caso Cômico ou essa, do, do ponto de vista humorístico não há, não não há, há nada questão. interessante nisso porque aqui a questão fundamental é o que o Biden diz pouco importa qual é, que é a maneira como eles estão a tentar virar a narrativa agora o que interessa, para mim, é o que eles fizeram. Que era, é exatamente este processo de, de violentação de e mais que de responsabilização por uma determinada população. É quase uma, uma, uma cena de parentificação. Se fosse a psicologia, isto era a parentificação. É, é, é isso que soa. Porque... Uh, os grandes pensadores da estratégia militar e bélica e não sei o que é, não previram, dizem não eles, prever. que um regime que eles alimentaram durante 20 anos caísse é em 3 dias. Não. Ainda para mais... Mas não que... previram mesmo? É, é isso! De que tipo? não, eu não percebo é a isso. estratégia militar, mas, mas só, eles não estar... trabalham com cenários. E não, tem, é e não tem as pessoas mais inteligentes Sim, do mundo a trabalhar sei, para eles. É nós saímos daqui. Se, se amanhã os talibais em fazer um golpe de estado, qual é o plano? Okay? É, exato. A cidade está protegida. Só é uma guerra civil... E... As pessoas vão lutar, não, não mas as não é pessoas que não estão fartas da guerra aos é, e... Não é que nem houve guerra civil. Por exemplo, como alguns países ficaram divididos. A Costa do Marfim teve uma guerra civil muito sangrenta em 2011. Por causa do processo de descolonização. Descolonialização ficou dividida norte-sul, com culturas completamente distintas uma da outra, e tiveram um processo de guerra civil muito violento e sangrento. Pois claro que os franceses, que eram os, os colonos, andaram lá a meter o bedelho forte e feio. O colonismo francês também é uma coisa bonita, mas não é, não é perigoso mas neste momento no é Americano. Portanto, se tivesse acontecido um processo orgânico de luta interna entre as pessoas, entre os grupos estavam dentro daquele país supostamente ok mas não houve foi. Yeah. E nem não vai haver nenhum acompanhamento bro. Que, mas perceber. o que é que aconteceu em fevereiro de 2020? que não foi no Marfim. não no Afeganistão quer dizer, não foi no Afeganistão não me lembro onde é que foi talvez na Arábia é. Saudita, não faço ideia o Trump negociou a saída com Gustavo talibãs. Sim, sim. A discussão não é de agora. Não devia ser de agora. Sim, Onde mas acho que é por isso que é uma coisa que já que aconteceu. E o Trump agora vem culpar o Biden. Mas isso. E podes culpar o Obama mas, e podes culpar é. o, Bush. Sim, sim. o Bush. O Bush é, o é por... que está aqui mesmo a esfregar o as Bush. mãos. É que fez a, a guerra. É, foi ele criou aquilo, né? Pois é, de setembro. Alegando Sim. que o Iraque tinha armas de químicas, não é? O Iraque tem armas químicas e, e pretende desenvolver um programa nuclear. Portanto, vamos invadir o Afeganistão. Foi. Ou o Chancac. <risos> Dois anos depois. Yeah. Mas, por acaso, aquilo que eu mais me... Não, não. Eles tentaram na verdade, Contra vão ser todo. E ó, ó, a os factual. relatórios da ONU diziam que não havia fundamento para aquilo. Sim, mas isso é para a guerra Iraque. Mas, mas, as... mas ele teve o apoio de Durão Barroso. <risos> Sim, fundamental, como se sabe. Durão Barroso é. só chega ao Goldman Sachs. Diria eu, assim, se eu quisesse ser conspirativo, Durão Barroso só chega ao Goldman Sachs porque Sim, ajudou ali um complexo mesmo. militar industrial de maneira fundamental o drama tem uma capacidade incrível, <risos> ele tem uma intuição incrível para perceber onde é que está o poder e colar-se a ele ser mordomo. Ele é, é, ele é o mordomo. É. Ele, ele é o mordomo dos é O mordomo tá aqui, Mordom mais bem pago do mundo. Ele sabe. Está aqui, o mordomo mais bem pago do mundo. Gostei dessa. <risos> é. Por acaso é incrível. Não, não deixas de elogiar, mas ao mesmo tempo diz: Não, tu és pequeno. és o tipo, é é maior desanuim. Estou a és a maior crise de sempre na zona euro. Que, de consequência da crise, maior crise financeira de 2008, em que a Goldman Sachs é um dos maiores autores <risos> atores da, dessa crise causadores dessa crise, Subprime, e ele a seguir vai para as empresas e estávamos a falar Começámos no Afeganistão, estamos no drone. Não, drone. não, não. São não. todas as indentações. <risos> é por isso que esta conversa sai quando tiver que sair. Porque não tem, não tem tempo. Está com pode, pode ser? Nós estamos, pode. A, estamos a comentar a atualidade, o passado e eventualmente o futuro. Ou agora é o ao tempo. Não, não, não. Agora tempo. <risos> há uma <alguma> transição. <risos> Portanto, é pois vamos gravar-te hum. assim a dizer o tempo. <risos> Num The green screen. screen. Começávamos agora, as, okay, agora ao tempo. seguimos depois para as alterações Olha, climáticas. é tipo um episódio da Atlanta. Atlanta, Atlanta aquela série. Eles fazem cenas danças. Anyway, voltando, voltando ao, ao podcast. A uh, voltando, depois da pausa para o tema. <risos> <risos> voltando ao Dourão Barroso. Não, isso é tudo. Isso são, uh, isto, isto é conspirativo. Mas há todas essas, essas negociações que nós podemos chamar de negociatas, achamos que foram feitas de má fé, não é? Uh, para chegar até ao, ao, ao poder. Talvez, oh mesmo a nomeação dele para a Comissão Europeia. Pode não ser essa conspiração Nada. toda, mas eles perceberam que havia ali um, um, um líder de um Sim. país pouco relevante na Europa e que é o que eles querem para a Comissão Europeia, que é ser facilmente maniatado. Ele, Exatamente. Ó, maneira como ele, o apoio dele ao, ao Bush, para, para o Iraque, mostrou que ele tinha <risos> o, lajes, perfil, <risos> o perfil adequado para a Comissão Europeia. Isto foi decidido nas lajes, bem, no né? território português que, que, que os é. Estados Unidos, uh, o, Tony, o UK do Tony Blair e Portugal, acho que não havia mais nenhum aliado Mas no fundo somos senhoritos dos Estados Unidos, podemos dizer. <risos> não sei se já viste a embaixada, a embaixada americana em Lisboa. Tu passas um complexo militar. É, o é. é em Lisboa? A embaixada a a a a embaixada é americana. americana. Muro, muro altíssimo, câmaras por todo lado, avisos dois ou três spots é uma coisa hiperprotegida é muito difícil militar mesmo para mim, na minha ótica eu passei lá várias vezes assim de dia mas a única vez que fiquei a olhar para aquilo estava a voltar do iminente todo cego pode ser um enviesamento da minha parte mas voltando a, ao, antes, até antes do Durão Barroso porque ele apenas simula ele apenas simula ele é, ilustra bem se, a, a julgar por este percurso como as, as negociações são feitas a esse nível beneficia-me beneficia num, num jogo de interesses completamente desviado do, da democracia liberal sim, é, sim. é um interesse próprio e foi aquilo que eu dizes no início que eu queria pegar agora que achei muito interessante porque quando Trump ou a administração de Trump negocia com os talipas uh. o que é que está a fazer? Sabe, sabe o que está a fazer? Está preocupada com o ciclo eleitoral? Pois, pois é, está, está apenas a querer livrar-se das guerras? Qual é que é a ideia não. ali e o que é que depois permite isto? Não sei. Eu, eu, nós estamos muito chocados e, eu, e acho que o Biden deu um tiro no pé, mas não sei se em termos eleitorais vai ter grande expressão. Porque muitos americanos, se calhar, vão pensar, olha, estamos a gastar imenso dinheiro sim, sim. Nesta guerra. 83 porque... trilhões. Uh, pois aquela demagogia. Que já foi gasto no Afeganistão pelos Estados Unidos. Estávamos é a ridículo. financiar os afegãos. Os cursos universitários dos sim, afegãos. Sim, esta sim. demagogia. Não, toda. mas é, mas é isso que eles vão. É a ah, primeira coisa ah, que, é, que eles vão apontar. Aqui. E pronto, e o meu filho vai voltar para casa. É. E agora? Pois. É, é. E, e portanto, muitos vão estar com. Outros não, não é? Mas há sempre aqui uma. uma... Uma, uma, uma, um gap entre aquilo que nós europeus pensamos de, em relação aos Estados Unidos e, e, e, e aquilo que e achamos que o, o eleitor americano tem sintonia connosco Sim. muitas vezes mas... a política externa também é muito irrelevante por isso é que também é, acontece neste neste período de, de início de é mandato. É relevante para unificar muitas vezes. Exato. É relevante para unificar, mas é irrelevante depois em termos eleitorais. Daqui a 4 anos isto. Depende, depende. Sim, de, Sim. É exatamente. No, no próximo ciclo eleitoral. E até é. eles aí fazem a jogada. O Partido Democrata faz a jogada do Biden reforma-se entre a Kamala Harris. Pois. Até lá é, é muito, possível. muito possível. Será que quem? Depende do candidato. O regresso Donald Trump. É. Com 92 anos. Ah, não sei, bro. <risos> Eles então é velho? Não, mas não, não sei. Ele, ele, ele tem, tem setentas, ele 70, acho. Se, se, se chega aos 70. Ah, oh, 70, chega até aos 70. Chega aos 70. Eu, eu, eu, eu lembro-me, há 15 anos atrás, eu estava a fazer FUs ao ah, Albino Cima comé. E ele tem a bons Tem 75, 75 anos. Estou a fazer até aí para as curvas, olha para a Costa. Exatamente, hoje em dia é preciso manter uma maior longevidade mas eu... O Biden não é só 3 anos mais velho que ele. Pois Sim. é. Não é só o Bernie Sanders, o próximo presidente. <risos> Do jeitinho, <risos> não é? <risos> mas eu sei que já é muito velhinho, não é? E nota-se que é frágil. É aquele velho frágil. Não é um velho rígido. É, oh, nota-se estás a ver pelo, pelo aspecto dele. mas Em 79 há é mais velho dos 3. Só o ataque cardíaco, não foi? Sim, mas tu também vês muito é, aquilo que as pessoas outra. aquilo que tu, ah. tu, tu recebes das pessoas é aquilo que, ah, as como as pessoas é. te dão também, é não né? é. Claro. É, claro, é? O está sempre frágilzinho Claro, o Bernie, o Bernie uh, ter um ataque cardíaco acho que é o equivalente ao Alva matar a, a brincar com o cão no jardim da Casa Branca <risos> e fazer uma <-o risos> Pô, faz parte da vida, percebes? É mostrar mostrar uma Podes a pá, para um atacante. A... É normal nestas idades, é, mas há um é, de se não tem a certeza. Se eu vou vou cortar não, não. Manteiga. Eu estar na manteiga também, um bocadinho, quando chegar à presidência, para de me aí Parece o crossfit. Corta-me. Uma hora por dia só dedicada do Biden. O Biden também se vende. Defender o socialismo nos Estados Unidos, acho que dá para soar mais do que no crossfit. Aos anos que ele continua. Ali. E está a riso, meu. desde a Guerra do Vietnã. Aí estamos na parte humorística agora. Não, estamos na parte. Não, estamos Sanders... na parte em que dizemos que o Bernie Sanders o Bernie está mais Sanders antes está na política do que rico. Desde, desde o Vietnã, meu. O gajo não mudou. No Vietnã com... tinha 62, não tinha? <risos> Já era assim. Acabadito. Por acaso há um socorro? Acho que é uma boa pessoa. Eu gosto muito dele. E foi por tua causa que eu comecei a ouvi-lo mais concordas Porque Bernie é. Sanders parece uma boa pessoa assim mas eu... se você for é boa pessoa valque valsa se fosse eleitor é. um norte-americano votarias em Bernie Sanders acho que sim não consigo responder a isso certo mas, mas achas mas acho que, eu... que transpondo o Rajão transponde um bocadinho da tua Portugalidade o meu, para um... isso for, isso for... quando, puto, quando era puto fui, operado? Operado, fui operado a, a apêndice. E se fosse americano, ainda podia estar a pagar essa operação. <risos> e os dentes, meu. eu nasci a piar todo torto. Ai, estás a ver? Mas tu que o gigante. Eu, pá, tenho que pagar a apêndice. <risos> se calhar não, vou, não quero eu pagar o, o Bernie Sanders. E se fosse o Bernie sim. Sanders e do outro lado o Elon Musk? Daqui a 4 e... anos. Eu não quero, não... Sanders eu não quero sim, era o Bernie sabes que eu adoro o Elon Musk eu não quero o Elon Musk como um poder político eu não tenho o mesmo fascínio desperta em mim o mesmo fascínio, mesmo fascínio. Ah? não desperta em mim o mesmo fascínio que é tipo, o eu sei, sei, já conversámos sobre isso mas eu não quero que ele tenha o um mínimo poder político o Elon Musk, ao Elon Musk quanto a mim tem que ser dada muita liberdade e o mesmo nível de vigilância através dos sistemas que nós criámos judicial em particular mas andar um passo à frente porque aquele gajo está a ver o futuro meu. ele está a construir o futuro o é, ele tem uma visão de futuro isso é verdade ele tem uma visão do futuro ele, já, ele imaginou o futuro e é uh, um megalómano altamente funcional okay? ele consegue concretizar de certa maneira mais atrasado sempre do que acha que vai conseguir mas ele consegue concretizar Aquilo a que se propõe. Desta semana apresentou um o robô. Pronto. É, é, é, é. Uh, e lá está o robô, era surpresa. Ele tem sempre truques na manga, vamos dizer assim. Portanto, tens que pensar uh, se o Elon Musk não tem demasiado poder... Já, de poder... Já, já, já tem um poder económico, já tem um poder tecnológico, já tem um poder, já tem um poder cultural dá dar-lhe poder político pois, pra... não, ah, não, não, e, não não não não é e, e é todo, todo. <risos> é o já é fica com tudo. o pensamento <risos> da de... ah, podes achar que ele é um grande empresário isso não faz necessariamente eu não ele é um grande que é. Que ele é, um... não, não, é nem é, um... grande nem é o, nem é o eu grande empresário não é um empresário que dar muitos dos nos pés não e investimentos não. mal feitos ah, ah, não investimentos mal feitos é só porque a lógica do do do lucro Uh, Sim, a disse. curto trecho, que é isso que se pede na, na economia capitalista ele não... pois, né, é, nesse eu, aspecto não, é não um... partilha disso pois. tem uma visão, acho que também está a dizer é isso que eu estou a, a dizer, é. eu falo o, dele como visionário porque repara, ele, ele a, a, a... a capitalização, a riqueza dele está na Tesla na SpaceX na Boring Company e na Solar City e na, uhum. e na Neuralink exatamente. Já, já são tantas pois. que são companhias que, que são uh, empresas que ele fia mas uma pergunta que eu faço é se as tecnologias que ele está a aplicar que está, está a desenvolver é, é na maioria financiado na, financiadas pela, por ele ou também são tecnologias financiadas por financiamento público é, ou privado ou algumas delas são lá, se, não, não, mas, a não, não, Tesla não. começou com com um empréstimo de 500 não, mas milhões que, mas é assim que funciona, a sociedade Sim, não americana é. não é tudo pelo privado principalmente, não, principalmente nada, nada, cutting nada. edge nada. Há, uma, há uma economista que é a Mariana Mazzucato uhum. se lhe, é muito fixe. e ela diz que todas as tecnologias de um iPhone que faz com que seja um smart foram, -te smart, foram financiadas pelo Estado yeah. mas isso é o mas isso é o, é o problema agora os mas isso é... voltar mas acho, mas acho que o, tá o empréstimo forma. O empréstimo que, que foi feito depois. à Tesla Foi feito à Tesla Estava. Outra empresa de, pá, Que tinha a ver com energia solar a Outra foi um fiasco Sim. O empréstimo à Tesla era que Se, se aquilo desse para o torto o, o Estado ficava com as ações Mas desse, se, se tivesse sucesso como, como tiveram O Estado depois deixa Não de nada de, mas isso, isso é um dos problemas do. Mas isso é um incentivo ao capitalismo. Pois. Ao empreendedorismo. <risos> isso é a maneira como funciona aquele país, meu. Pois, mas quando os contribuintes um, fazem investimentos. Sabes o que é. Né? Pois, exatamente. Aquilo é um investimento. Quando tu investes, e é por isso que, que o Castro disse: Ah, tem muitas falhas. Porque as falhas dele são conhecidas. No investimento, por exemplo, vou dar um exemplo completamente paralelo. Uma editora de música para ter um peruca em quem investiu 100 mil euros teve muitos gajos em quem investiu dinheiro e perdeu, claro. não teve retorno essa é lógica mercantil, isso é a lógica mercantil do investimento Às vezes, alguns são bons, outros são maus claro. o que interessa é que os bons sejam muito bons claro. aplica-se a, interna... a cenário sim, mas e, e, e, e, claro, e claro. nós devemos olhar para, e muitas vezes olha-se para o investimento público como se todo o dinheiro que é investido tem de ser rentabilizado e, e não pode ser porque, porque o Estado está, está, está a lidar com a incerteza coisa que o um empresário não, não pode lidar com a incerteza, mas tem de conseguir calcular mais ou menos o risco sim porque senão não investe e não nos, tem nos, de lucros, os, valores, não investe. os valores que o Estado investe não é? e a div diversificação do portfólio do Estado seja ele qual for, até o americano não é? É gigantesca. Claro. É, o americano é, é, mesmo, é, é enorme, é Sim. quase tudo. Das farmacêuticas, então. Claro. É, é um absurdo. Mas, mas em relação à Tesla, e, e não, não só. Pá, tenho muito então mais simpatia pelo Elon Musk do que com o Bezos. Claro, isso demais. O Bezos é um distribuidor de produtos. Já. Ah, não, não, atenção. Ah, ele atenção, atenção. é só um distribuidor. Tá não, não, o meu problema com o Bezos é que ele é. o Bezos a Amazon já devia ter sido uh, punida quanto a mim há bastante tempo só que a Amazon não uh, corta a última uh, a linha uh, defensora que é tipo a última linha de defesa da legislação que é o consumidor tem que sair a, a perder mas o consumidor com as práticas da Amazon embora destruam os pequenos negócios o consumidor sai a ganhar porque lhe sai mais barato sai, sai mais barato mas é mas... mais... ah, com... o problema que tu tens com... Com... Barato, com... com o Jeff Bezos e com o Elon Musk é que tu não reconheces que existe ali um, um bocado de pessoa e no outro não reconheces, o outro é só uma besta também é isso, mas... Tu vais também pelo... Elon Musk, tipo, eu vejo o Elon Musk a falar e consigo ter uma hora a vê-lo a falar porque é entretida até. Eu tenho uma forma de pensar engraçada e está a fumar um charuto e está tipo a falar com o... E vai ao... Expõe-se mais. É uma pessoa tipo, no meio de tanto dinheiro, é uma pessoa normal. Que não é normal, né? mas é uma pessoa muito Sim, humana. Tá, tá, também, também e o Jeff Bezos é que foi ao espaço e agradeceu aos empregados da, da Amazon. a ver? Esse É esse yeah. distanciamento que depois existe que tu com a é pessoa dizes é, que és uma merda. Mas que não quer ele ir ao espaço. Ele quer montar uma colónia em Marte. É a diferença, percebes? Se ele não ele chegar espera, lá não se importa. Ele espera eventualmente é uma grande diferença. visitar a... Conv... Exatamente, não quer ele ir ao espaço. Ele quer que a humanidade possa sobreviver noutros planetas. É uma visão que eu acho problemática, mas claro. ele também quer ele. Mas nessa visão também significa fazer o máximo para tornar este planeta sustentável. Daí até essa a e não sei o que é, que é longo prazo, poderão fazê-lo Ele tem a puta da visão. Mas não também não conhece assim muito bem a realidade da Tesla, nem das outras empresas dele. Eu, é <risos> eu fiz ver a mas... história das empresas ah, e como elas estão associadas aos depois. Pois quando tu dizes que que está a pensar no futuro, no mas também temos de pensar se o futuro que ele imagina é o que toda a gente quer, é o que nós queremos. Por isso é que eu digo que ele não tem é que ser ele. altamente é. revelado. Mas a é atenção, enviado. que até agora não também é acho ele. que ele não fez o nada que só a... que ele quer. Ele o deu opção às pessoas que estás para existir. A ter agora foi o futuro que alguém pensou que tu não aceitaste. Claro. Ou, ou, ou seja, eu não assinei nada. Estás a ver? Claro, o, f... claro, ah, o futuro não é, é uma sessão é, é, de acontecimentos que não é que tu não não tens isso nada. que eu quero dizer. a ah, ah, Há que, há tecnologias que se vão criar que não são necessariamente benéficas, podem ser ou não. Exato, Querem tens de colocar essa questão. Acho que isto é uma, um... é uma cena tipo, que traz benefício ou traz. Para, mas não é isso, mas não é, é isso. São mas evoluções disso. Eu estou a falar a questão dos robôs. É benéfico ou não é benéfico? É isso. É que a da internet é isso, em todo a, lado. Eu já é estou é a sair do Alan Musk, que é, as, esco as escolhas políticas que nós fazemos com a tecnologia. Ah, imagina, tu tens o exemplo internet. clássico disto tudo: é. Podes estar a criar a Matrix. Pois, é isso. É, só, é, é, é, é, é, é, o, é o cenário de ficção científica que toda a gente conhece. Quando, os quando ca tu... os carros autónomos, Sim. altamente. Quando, quando deixa. O os humanos, sabes a dos humanos, <risos> mas depois. Mas depois de vai aquela coisa que tu defendes. Elimina que que, que é dinheiro para toda a gente na mesma, que é, tu podes não estar a trabalhar e estás a sair na mesma por... Porque... Ah, sim, sim, sim, o Elon Musk tem essa perspectiva. Mas eu defendo isso. Eu <risos> sei, era aqui que eu queria chegar. <risos> Com o meu amigo Rajão, eu como eu, eu defendo o rendimento básico sim, e condicional. Sim. Eu acho que esta visão do, do, do planeta do Elon Musk, que eu, que, que, que eu partilho, é um, caminho possível, é, é, é, é um caminho possível para o rendimento básico incondicional? Para já, o melhor que eu vi. Sim, eu não, eu não conheço a perspectiva do Alan, mas sou o RBI, o rendimento Sim. básico incondicional. Eu, mas eu, eu sei que há muito, muitos empresários Silicon Valley que são a favor, mas eu sou contra, a, a, a, a, não concordo com a forma como eles perspectivam o RBI. que eles basicamente perspectivam assim, isto vem aí a automação, a automação é feita com produtos que nós estamos a desenvolver e queremos, ter, que, que, queremos que os políticos aceitem a automação mas isto vai fazer que desapareçam empregos então nós defendemos o RBI para continuarmos a ter clientes uhum. as pessoas recebem dinheiro e continuam a consumir os nossos produtos eu defendo o RBI numa perspectiva de como complemento aos, ao, ao, ao estado social que já temos como, assim, okay. como uma forma de uma forma principalmente de, de criar mai, maior equilíbrio uh, no poder negocial em que, em que nós temos na, na, dentro do mercado de trabalho, por exemplo. Isso aí, tipo, uma pessoa que recebe 700 euros e uma pessoa que recebe 1200, imagina? Vão receber na é mesma isso, mas cada um com um, com um grau diferente? Uh, depende é. de depois como é que tu financias, como é que, como é que tu coletas os impostos para, para financiar o RBI quando uh, uh, pode, uh, pode acontecer um bocado e é mais ou menos isso que eu defendo que, que seja a partir de impostos progressivos em que, em rigor o, as pessoas mais ricas acabam por não ser beneficiários líquidos do, do RBI, porque recebem, por exemplo, aqueles 400 euros mas depois vão pagar mais de impostos para financiar um a medida sim, sim. É, é um e uma bocado... pessoa que não faça nada que nunca fez nada, que nunca teve a oportunidade de fazer nada porque, uh, sim, se acontecendo percebe, isso vai haver uma a trabalhar no mini preço imagina que vem, é com máquinas a partir de agora não vais ter pessoas foi, na caixa é, é, aquelas é, 20 pessoas que trabalham ali já não vão trabalhar foi, o problema eu não imagino o RBI num cenário já há já, da é, assim. automação em que, em que desaparece o a mão de obra humana um quanto a mim não, não desaparece a mão de obra humana reduz drasticamente a mão de obra humana a necessidade de, mano, de mão de obra humana ah, até tá. um ponto em que estás muito longe do, do pleno emprego Percebes? Sim. Tu agora querias uma taxa de desemprego. Nesse momento seria a taxa de emprego, que também tem a ver com a... quanto a mim, neste cenário idílico, atenção, tem a ver com a predisposição das pessoas a fazerem determinadas um, atividades que lhes dão realização. É o isso, é Que isso. diz, precisamos de um advogado para as 10. E um gajo aceita e está lá. Sim sim e tu é uma... e, tu, e tu estás a ser advogado e amanhã estás a ser alguém não não jardim. não tu és... tu és não não não não tu és uma pessoa hiper especializada percebes? tu até imagina vai nesse mundo isso seria de certeza gente que um... olha faria faria ilustração percebes? porque não tem que Só estar até um trabalho a normal nada. a paixão daquela pessoa é ser ilustrador é sim, sim. ser poeta então eu sou poeta e consigo fazer consigo expressar-me a minha paixão que é isso não, não tens tu recebes tu recebes e isso dá-te essa possibilidade o incondicional é que não tens contrapartidas ou seja ao contrário do o RSI em que tens tens de provar Exato. que não, não tens é. de provar é, é. que, provar só, que não estava, que não, que não, imaginar, que tipo, que de não de determinado rendimento e que não é responsabilidade tua não é? sim, porque... mas imagina que uma pessoa quer ser fotógrafo e a paixão dela então passa a tirar fotografias e editar e de facto está a fazer aqui eu, e depois, pode vender, sim. Pode vender, mas pode também, calhar, não mal, vender não nem nada. nada. Mas tens sempre um, uma base de segurança. Sim, lá está. Mas outra pessoa que diz que está a fazer isto e não está, também está a recebendo a mesma. Não di, mas mas a cena é, é: calma, calma, eu sou estou uh, também. toda a gente recebe, portanto, não importa o que tu recebe. dizes ou não dizes. Se Entendi. quiseres a figa, a ficar no 77, <risos> a, a gastar o. a ver tá minis, direito. ficas e recebes ficas. no mesmo. Mas ia ser injusto para as pessoas que estão... Um bocado injusto para as pessoas que estão a ganhar dinheiro. Sim. é? que estás a ganhar. Não, isso é uma das maiores tô... objeções de, é. que se chama objeção da exploração. Que dizem que viola o princípio da reciprocidade. Porque se tu, se, tu benefi, se tu tens benefícios, também tens de ter encargos. Porque são é injusto para o outro. que tem os encargos. Tem... Não, mas isso que já é... Tem os encargos e as, que as também ter... que estão a trabalhar, querem é trabalhar, não é? Sim, mas uh, o, que... aquilo que me faz mais uh, aderir à ideia é tu vais negociar um, um contrato de trabalho com uma entidade empregadora ainda tenho... ainda tenho um bocadinho de... uma entidade empregadora e é um, os liberais dizem que é, um, é uma transação voluntária exato mas eles esquecem-se da, da, da circunstância da escolha porque se tu tiveres mil votos eu tiver um voto também é, vamos chamar eleições livres à partida uh, a tua entidade empregadora tem muito maior, maior poder negocial que tu porque se tu não quiseres os termos de cooperação que ele te propõe ele arranja outro, outro tipo para aquele lugar se ele não conseguir arranjar ninguém consegue se calhar viver do capital que tem acumulado durante algum tempo tu não, tu tens das duas uma ou escolhes ou, ou aceitas aquele contrato mesmo que aches que até não te realiza e até põe em causa coisas, elementos fundamentais para, para a dignidade humana por exemplo se tiveres de ok, vai, o emprego é colher é colher maçãs mas é num campo com leões tu fazes assim, das duas uma ou morro de fome ou, uh, ou, posso, ou, posso, ou, ou posso comer, mas tenho este risco para, para, para a minha dignidade humana, que posso ser comido por com um leão se tu, mas se tu tivesses um, um rendimento garantido independentemente de trabalhares ou não tu tinhas maior poder negocial para dizer que não tinhas uma alternativa aceitável a, a, a rejeitar aquele contrato de trabalho porque não passavas fome porque tinhas pelo menos necessidades alimentares garantidas dependendo tinhas, do valor tinhas teto, comida então isso faz que, que haja maior equilíbrio uh, na, na, na negociação e que, e que haja é isso que eu, eu acho que até é bastante liberal neste sentido acho que há maior equilíbrio entre as aspirações de, das partes que estão a, a assinar uhum. um contrato o, o teu empresário tem, tem, tem interesses tem ambições, tem determinadas aspirações tem um plano de vida tem uma concepção do que é a boa vida e quer cumpri-la e o trabalhador também quer Eu, se, os dois tiver, se os dois tiverem poder negociar mais equilibrado há uma maneira de respeitar mais as aspirações de cada um e não enviesar os termos de cooperação em favor de umas partes, e ao contrário, e é, em detrimento as partes mais vulneráveis. Tu dizes-me assim, e, e, e tens razão, que, hum, ah, mas há pessoas que depois quiserem simplesmente não trabalham, não fazem nada e recebem a mesma. Uh, a pergunta que eu faço é o que é que ofende mais a reciprocidade? É, é ver umas pessoas que trabalham e que pagam impostos e, e estão a financiar o RBI daquelas que não querem trabalhar ou dentro das pessoas que trabalham trabalham vai haver ver pessoas que recebem que, que, que recebem mais do que os encargos que têm porque tem maior poder negocial uh, para, para atribuir a si próprios mais benefícios e menos encargos sim mas eu, eu, não era pura que eu fiz é porque eu disse isso Foi, era pura quem vai ou seja uma pessoa tinha que receber muito mais um trabalho normal para, para valer a pena entrar a trabalhar não é era por mais 500 euros ou 600 euros, ah. eu ia sair de casa a trabalhar. Se ia, ter... é, é por aí, d né? Depende da, da, o ordenado do ordenado mínimo. Teria que subir muito para eu, para eu trabalhar. Se não, não, não Depende ah. Onde tu é que tu, se tu se gastas se o ordenado mínimo? Hã? E se os transportes fossem gratuitos, a habitação fosse sim. garantida e eventualmente a comida? Mas se tudo decretas eu, é, a comida é, garantida. Por exemplo, imagina essa sociedade em que tinhas cantinas comunitárias para toda a gente. Sim, não sim. Por Imaginar isso porque sei que Ou tinha tipo a acontecer. Eu sei que é. Não, por isso é que eu disse eventualmente a comida. Porque é um bem de alta rotação em termos mas um de. Mas é um bem que dá dinheiro a muita gente porque não se vão abdicar. Não, não, não, agora estou, eu estou a estou agora. falar de um mundo completamente ou diferente. Eu não estou a então, falar de pessoas agora. Estou a dizer uma entidade. Reguladora é, da sociedade, ok? Que a é regula a ponto de garantir transporte, de garantir a tua mobilidade do espaço. O que é que a comida te dá? Não é espaço, a comida dá-te tempo. O tempo é mais escasso neste ponto de vista. Percebes? Tu comes, continuas a viver, ok? O espaço, eles davam-te, o tempo gerias tu e dinheiro é. também é tempo. Isto é só, eu, eu faço muito isto. Não é só uma mudança de, de perspectiva, é, é pensar num mundo completamente diferente. Sim. Sim, mas não faz sentido o que vocês estavam a dizer, não ah, é isso faz dep sentido. depende de do montanto. Comida para toda a gente. Depende isso do montante Se sentido. tu disseres assim, <risos> mas é <que> era das <risos> pessoas casa para pessoas toda iam comprar comida né? Pronto, casa para toda a gente. Isso já concordo. Transportes gratuitos. Ou quase. Concordo. Percebes? Pronto. Mas depende do montante Se tu disseres, o RBI são 2 mil euros. Toda a gente que recebe o ordenado mínimo diz: Ou eu recebo mais <risos> 2 mil ou, euros. Ou não vou, eu não vou trabalhar. Nós sabemos <risos> perfeitamente que o RBI vai ser em Dogecoin. Ah, mas se fosse em 200 <risos> euros, basicamente. <sabes risos> <ver? risos> é ou 400 é... euros. <risos> 400 euros, que é metade de um ordenado mínimo, quase. <risos> a ver? 400 Sim. euros já era <risos> bom. Talvez, talvez. E tendi... Não, mas não pagavas casa. Pronto, já dava. Ah, mas 400 depois... euros são uma coisa em 2021 que neste eventualmente cenário imagina que era 2050, já é pensar mais curto do que este prazo uh, 400 euros vão ser uma coisa completamente distinta como no Zimbábue há a nota de um trilhão de dólares Teria um leão de dólares, ah, de antes mas... compravam um os 50 anos, comprava o um Zimbábue e mais 4 ou 5 países. Mas isso é inflação. O valor teria sido adequado com o tu não podes pensar nos valores de agora, percebes? Esses valores seriam mas, muito esse mais. Mas estás a pensar no futuro, mas eu estou a pensar nesse, nesse futuro. Quando tu queres ir com o RBI. Não, não. Também tô, acho que nos próximos eu anos. Eu estou a partir da situação ideal para, mas... para, para decantar e depois fazer a engenharia inversa, percebes? É, mas há outro, outra virtude que a medida teria é, é dar-te, para além dessa segurança negocial, é dar-te uma segurança financeira. Que, porque a segurança financeira também é um benefício em si mesmo. Se, se tiveres 3 meses a ganhar 2 mil euros, mas não sabes no, no próximo ano, por esta altura, vais trabalhar, se quer, vais ter um ordenado, que ou se receberes mil euros todos os meses, mas sabes que tens um contrato. Isto fazia que... falta era agora antes da Covid a ver Depois, isso, para muita gente. E é um bocado isso, e, e faz com que algumas profissões mais, mais liberais, sei lá, tu és ilustrador. Se calhar há, há coisas que se tivesses mais tempo arriscavas. Se tivesses um ordenado garantido, arriscavas. Até podias falhar, e pronto, mas, mas arriscavas. Não, eu cumpri. Não, essa, isso faz sentido, faz muito sentido. Estás a dizer. Agora, lá está, tinha que haver. O Chico está a dizer que não vamos a preços. Mas tinha depende, que haver uma coisa de um até bastante justa para toda a gente. Depende, depende como se financiava. Era... Pens... A, ideia, a, ideia, a ideia de dares comida é só reduzir um grande custo. Mas, podiam, mas, não, mas imagina, podiam existir restaurantes. Mas há, há, há programas há, humanitários. Ah, estou a perceber, estou a perceber. Estás ali aquele, aquele, aquele, a tu a tu aquele, aquele prato yeah, não, imagina, é barato, mas, é. Imagina, tu és ilustrador mas e... Mas tu, tu já exemplo, estás a incluir o RBI numa, numa sociedade ah, mas quiseres pagar. Mas eu não estou a fazer um prato. para Mas eu estou a pensar na medida... Ok, a sociedade como temos mais agora... Eu acho que honestamente... Sim, a sociedade como temos agora podemos melhorar nesse sentido. Mas eu acho que honestamente o meu investimento é na tecnologia no Elon Musk. Pronto. Não é, nessa, é não é na negociação, uh, uh, na negociação social e não sei o que. A tecnologia, para mim, neste, neste tipo de mudanças muda o mundo. Mas eu, mas Muito eu vou, mais ser, rápido, vou ser é mais radical. Do chegamos que a um ponto em que, em que não há mão de obra que não sabe se vai haver Sim, ou não. Inventam-se porque... novos trabalhos. Porque os estudos contradizem-se. Uns dizem que vai desaparecer a mandobra, outros dizem que não vai desaparecer, mas vai, vai mudar, vai ser diferente. Vai. Outros dizem que vai, vai ser mais precária, pelo menos na transição, vai desaparecer trabalho regulado uhum. e vai surgir novo não regulado. Pronto, não se sabe bem. mas numa sociedade em que há duas classes, uma classe que tem os meios de produção e, e atento a essas tecnologias, e outra classe que só tem o RBI, eu acho que não se, para é termos uma sociedade justa vamos ter de repensar outra vez a propriedade e eu não quero pôr bandeiras vermelhas e não quero Emeline, mas, mas vamos ter de repensar a propriedade porque eu não acho que essa sociedade seja justa Há pessoas que têm um ok e recebem 400 euros ajustado a 2021 okay. o valor ajustado okay. a 2021 sim, sim. e há uns tipos que pronto têm as máquinas e recebem muito dinheiro porque vendem os produtos a essas pessoas Mas não estão necessariamente a vender-te assim tanto percebes porque tu tens uma alternativa, Os supermercados autónomos, Tem, tu tens a alternativa, tu, tu tudo mais agora eficiente. mas foi por um depois, não mas é porque porque entretanto tu podes tu podes um, desenvolver a legislação para cortar isso e para teres robôs a produzir coisas também menos sim percebes? Podes ter legislação que corte essa distribuição ridícula de recursos, tens uma espécie de depois tens uma espécie de barites em que são os nossos robôs de cozinha e eu ligo. Ih, o robô, faz, o robô que... do Castro faz uma lasanha, vou encomendar. Okay. Mas sabes, por exemplo, casa... <risos> eu ganhava com isso. O Castro, <risos> manda aí. <risos> ah, pá, toda Sim. uma coisa que não pode acontecer. acontecer. Não, sabes, mas sabes, ele por comprou, exemplo. Viagem, e tu achas que ele nesse, num foi uma tipo de viagem de robôs, Itália, a Itália e lá um robô. Não achas nesse mundo? Não achas que. Existe sempre a coisa humana, né? Que é o olho humano para as coisas. Muito Existe, a questão é técnica. E havia que iam estar a trabalhar. Uma... gente. E se as ah, máquinas a... que têm consciência? Nós que que estamos é um problema, aqui a discutir isto. Já estávamos é. a falar e depois temos aí o alibi Beck, né? Não é? Impossível. Não, não têm... sei se vai ser alguma mas vez é isso, possível, mas a... em teoria não é necessariamente. Em teoria pá, filosófica uma, uma consciência em teoria filosófica a consciência precisa deixa ser um algoritmo não -se a, a, a, a nossa consciência emerge tipo, okay. é que não na quero entrar não, não quero entrar muito por aqui porque é, também então. há, há, há várias teorias e também de, de, de filosofia da mente e assim mas não, não a é bem é, linear é, a questão é mas se, se tu não achas... tens consciência porque tens uma consciência que, que, que imer, não não há uma região no teu cérebro que seja é uma consciência Sim. é um o resultado das funções cerebrais Uhum. Se conseguis replicar as funções cerebrais numa Sim. máquina... Sim. Essa máquina vai estar com Não, porque eu, não, eu acho que... Podes desligá-la, podes destruí-la. É isso. <risos> Mas a ser isso... é um algoritmo, bro. Sim. E é sempre aquilo, não consegue sair mais daquilo. Ah, consegue, consegue. Consegue, consegue. consegue. Os, os, os computadores trazem Por isso é que chama inteligência artificial. Mas, computadores. Não, mas não. há é, computadores é que aprendem é... a não, tipo, não há, há diz, limite, não sabe é se há mas limites. Mas tu que... dizes que há computadores agora que jogam xadrez, xadrez ah, e têm sim. inteligência artificial. E go. Sim, mas têm inteligência artificial porquê? Porque eles aprendem a aprender. Sim, agora imagina Mas tu diz ao gajo, olha, agora faz isto. Não, não. Os computadores tradicionais, há um filósofo que John Searle dizem que eles só têm funções. Sintáticas, não tem semânticas, ou seja, Sim. se tu alterar os símbolos, eles não percebem que, é que estão a manipular é. os símbolos. Pois, o problema é esse. Que é, que é o que é faz isso. o machine learning, por exemplo. Pois. O problema se isso acontece. Para ah, já não, não mas como não, mas todas não. as tradicionais o, não. Imagina, o que é que o, mas, a Tesla é inteligência artificial? O grande produto da Tesla não é a puta do carro elétrico. Não, é a inteligência artificial. Mas que vai Todos só os até os... X ponto. Calma, que ponto. Foi programada calma, para, calma, para ir. Calma, calma, calma. Mas vê, mas vê, eles conseguem, o que é que, porque é que um Tesla é mais seguro que um humano? Porque está a captar mais fontes de informação, com mais regularidade, e tem critérios mais precisos, se tiver informação suficiente. E no caso tem, porque todos os Teslas que aí andam, estão a mandar data para a Tesla. Depois é processada por algoritmos que aprendem. Pois fazem carro. É, é tipo um mas cá... mas peraí, o ser humano cria informação. Imagina, tu... Inteligência mas, um cara artificial... um encontra um buraco, ah, não é? Um Acrediram-me é oh, é isso. o oh, Castro, oh, castro. Oh, tu, tu, na, tu enquanto condutor. Imagina enquanto condutor. E vês uma pessoa a passar fora da passadeira. Sim. Entendes? Tu, para detectares aquela pessoa, que ver. tens que estar a ver. Tens que reagir. Tens que saber em quanto tempo o teu carro trava, como é que vais travar, se tiveres um carro atrás, qual é que é a distância. O carro atrás tem que saber qual é que é a distância tá a ti, percebes? Se isto é tudo autónomo, tu, toda a gente, os condutores é que têm essas responsabilidades. A Tesla já o fez. Quando tu tiras, a Tesla não o fez, mas a Tesla pretende fazer isso, tu não tens essa responsabilidade. É, pois é aí que eu quero chegar. Tem essas máquinas que tomam a decisão por ti. e tu então, dizes, se uma máquina se... relar uma pessoa, a culpa é da dizes. máquina. Mas a máquina rola muito menos gente do que as pessoas. E voltamos ao Afeganistão da responsabilidade dos Estados Unidos. se a máquina é responsável... Por isso, eu acho que a tese... A ideia que eu tenho... tenho um amigo que trabalhou na... Trabalhou na a vocês. Trabalhou no stand da tese... Ah, um amigo que trabalhou no circo. O que é que fazia? Porque estava a lâmpada Um stand da Tesla em Espera Em Gaia, Um stand da Tesla em Gaia, nem sabia acho que sim ok uh, ele eu, eu perguntei das funções do carro ele que ele basicamente é autónomo e aquilo que eu depreendo é não é ainda não é autónomo por, por uma de duas razões, ou a lei ainda não permite que seja, ou a própria empresa não, que, não, quer, não, não quer atribuir o rótulo autónomo ao carro porque aí, se houver um acidente, é responsável. não, sim, for, não é? O, e sim, e há uma questão: se o carro te quiser matar, não, não, não. Há uma coisa, é, é, é isso. isso. Há, uma coisa, há uma coisa mesmo importante: não vai ser autónomo tão cedo. Pode ter a capacidade de o ser, mas não, mas não vai, vai ser, ser enquanto não expandir. Ou seja, não podem ser só os Teslas autónomos. A Tesla, quanto a mim, começa um movimento em que todos os carros vão passar a ser autónomos. Primeiro estão é. com o elétrico, pronto. Porque acham que é, mas não é. é eu amo com Toyota Starlet, Starlet 1988 <risos> E eu com um Corsa de 2001. Imagina que os carros chegam a um ponto em que um carro é tipo um ser. Estás a ver? Sim. Que tem... É. Ah, é não a sei. problemática que se pode não, acontecer. Mas, mas imagina, isso é. Isso é, isso é... Escolhas o teu carro, é transformas de Mas de os, ca os carros elétricos vão ter um. Os contores têm, que é das escolhas trágicas. Que é. Tu mas tens, tens, tens carros, uma é? situação em que todas as tuas opções têm uma, uma consequência nefasta. Por exemplo, ou, ou viras para a esquerda e, matas, e não matas o bebê, mas atropelas a senhora. Mas isso acontece com os humanos. Mas vai acontecer muito menos vezes forem, se forem, se forem, se forem uh, modelos mais atentos, ah, percebes? De processos, mas, mas tem outros problemas, outros tipos de problemas. Claro, e aí esses é problemas há, que temos há, que, há, que há, estar há, atentos. Portanto, vamos por aí. Há pessoal da filosofia <risos> é ética que é contratada por, por algumas dessas empresas porque, para discutir isso. Como é que se vai programar a máquina? Nesta situação, o claro. que é que ela deve fazer? Claro, não, mas é, é. Por, isso, é por isso que eu ter esta é... conversa contigo. Imagina um carro desses cois ex-do ano, estás a ver? Era um gajo de KKKK que só ouvia aquele metal, estás a ver? Racista. Não era, não, não. Porque... E os e ganhavam a preço. O Castro vendia o, o, pediu... o, o, o, o, mudou... o carro, mas o, o Castro, Castro não reage a ti. O Castro não reage a mim? depois carro. é personalizado para o condutor. Não é, não é. Senhora. Se o condutor for. Uh, uh, o, o senhor é egoísta ou algo. Não, outro tu tens é? modos. É que se for egoísta, temos um carro que, numa situação em que, te... em que é para trublar uma pessoa e mama-se o carro para a, a papelão, <risos> <atrapolar uma> pessoa. A para a pessoa. Exato, exato. <risos> <risos> é. Exato, se o senhor for o está a a pessoa é. Exato eu pio, eu um carro, de Era um tipo as barinhas do Harry Potter O carro ia te escolher <risos> e a personalidade do Mas carro essa esses cenários não é tipo, iam acontecer tantas os trânsfogos esses cenários iriam ser raríssimos não, mas, quando mas, mas, quando pedimos, pedimos, mas e quando os... fossem depois o, o algoritmo analisava aquela situação mas para não que é que para fazer que mas, é, mas isso acontece oh, ao o condutor acontecer o seu o a conduzir o seu carro burro os carros são burros não até os smart cars começares pelo smartphone os smart cars Ok, eu posso concordar contigo de que o contor é mais, é mais propenso ao erro e defronta-se com mais, situa mais situações de escolha trágica. Uhum. Mas é, é ele o responsável, tens é. alguém a quem imputar. Quando Sim. os carros forem autónomos, quem é o responsável? É o algoritmo que tem que ser imediatamente responsabilizado e alterado para aquilo que não volta a acontecer na maior das suas capacidades. Coisa que, por exemplo, Jorge Coelho não fez mas não vamos a esse e... tema já <risos> não responsa <risos> responsa responsabilizas o algoritmo atenção a, U, não, a Tesla, o modelo da Tesla não é a única maneira de chegar aí há, há uma empresa que se chama por exemplo Coma AI que tem dispositivos e tu ligas aquilo ao teu carro o carro tem, só tem um X tipo, imagina 20 modelos em que aquilo funciona para já mas à medida que são vão mais, alguns vão tendo compatibilidade com esse aparelho que conduz o carro por ti como o Tesla conduz Entendes? e que tu é um acessório que tu acoplas, Entendes? isso isso até pode ser uma cena bastante transitória, mas o próprio CEO da ComAI, AI, CEO, é, é um é o um mini Elon Musk, diz que é, é, é na cena de que ele é, é o CEO e o CTO, é o executive technology officer, <risos> ou seja, o gajo sabe programar, pronto. E... <risos> E o, e o... <risos> <Okay. Desculpa>. é. <risos> uma coisa desculpa desculpa, desculpa, desculpa. ele próprio diz que a Tesla vai chegar lá antes ao carro autónomo só que ele vai oferecer uma uma, uma alternativa porque está-se tá a fazer a aquisição pela Tesla hum. não. não é um propósito diferente é um produto diferente ele quer fazer um acessório para os carros porque ele não acredita que... que... porque Não, ele pode, ser, ele pode ser adquirido, por exemplo, imagina, por uma Mercedes daqui a uns anos. O modelo dele funciona e a Mercedes passa a integrar aquela tecnologia nos carros deles. Pro, conceito provado pela e, Tesla. Não, um a estratégia isso, é, as, as grandes marcas de carros tradicionais estão a conseguir acompanhar... Não? Nope. Não tenho inteligência Todamente, artificial para isso. De momento para outra, Mercedes pode se tornar um, uma coisa obsoleta. Uh, a Mercedes a partir desta está um bocadinho à frente de outras mas tu tens por exemplo, tens uma, uma Tesla chinesa vender... tens a Neo, é uma Tesla chinesa se calhar. são bons na parte mecânica naquilo vai que vai vender peças que é essas... para outras marcas né? não. Pois, pois, calhar, e, não só, e não são só bons na parte mecânica são bons na perspectiva do consumidor também mas muitas marcas ficam obsoletas de carros no instante pois. A ver? e não é preciso irmos tão longe General Motors é... tipo, a tu tens e claro que as coisas ah. evoluírem por esse ponto as, marcas, as melhores marcas que estiverem posicionadas nessa altura no mercado vão lucrar muito com isso. Tipo a Ferrari, assim, estás a ver? até que ponto é que lhes convém. A Ferrari é diferente. Mas Ferrari tu és um amante de carros é... antigos. A Ferrari é um culto. É, mas, mas... O meu pai odeia é quando eu venho com esta conversa porque ele adora mas... conduzir e conduzir. É rápido. isso, é isso. A conduzir conduzir, conduzir andam... é bom. Olha, o meu pai tem uma perspectiva interessante. Ele quer que os outros andem de bolhas, ele chama-lhes bolhas. Ele quer que os outros andem de carros automáticos, ele... para não fazerem erros <risos> estúpidos. Para ele para poder, ele poder -se tapar. <risos> Para ele poder conduzir à vontade e não ter o erro humano no seu carro. Só está sujeito ao erro humano. Vais lembrar o filho. É como aquela mão. É? Mas eu tenho mais esse mundo só carros autónomos e o meu Starlet. Mas se calhar, chegaram a um ponto que o teu carro não podia andar na estrada É tipo os fumarentos que não podem entrar nas capitais. Sim. Tipo, o teu carro já não pode ser. É isso. E por causa daquela merda que vocês fizeram, o Estado oferece-vos um carro. Toma, está um carro. Está a ver? O Estado oferece-vos um carro. Aquelas cena que vocês iam falado do rendimento. Mercado. Não, não, não. Não, vos <risos> o um carro, toma o um carro. Não, não, que ter... Imagina, nesta, nesta perspectiva, no final dessa perspectiva de rendimento básico incondicional, tu nem sequer tens o carro. Nem precisas tu dele. Tu tens Uber, tu andas sempre de Uber, percebes? Pois, pode acontecer. Há Uber, lá. tipo, o sistema de transportes públicos. Estás aqui, bro, bro, mas. É rá, não é? Não é? É. filme que vamos... é o regresso, não sei o regresso do Jacuzzi 2, que é um para o futuro. Que é uma... Pronto. O Regresso do Jacuzzi. Não é o Regresso É, é, é, é, é que pai, é, Eu sei o que é que tu queres dizer, mas também me está a falhar o nome. <risos> a uns, é, é, o Regresso é um ao futuro com... e um filme com um jacuzzi. É, assim, parece o um filme. Tu estás a falar do Otto, do, no tá? do Novo oh. Rico. Não sei, porque basicamente <risos> é uma... O Regresso é o Jacuzzi, que é o um filme do Novo Rico, se lixou todo, e volta ao Jacuzzi. E depois conseguiu recuperar... Não, chama-se Jacuzzi e o desastre do tempo. É isso, é isso. E e no futuro, que eles voltam ao passado e depois também vão ao futuro no 2, tem lá smart. É o Regresso ao Futuro, sim. Não é nada o Regresso ao Futuro, isso, é, isso é... Ah, O Regresso ao é, Futuro tipo, é outro filme. Juntei dois. que é um que, Pronto. E, eles, e, e, e os carros, tipo, no futuro, e até são smarts, que é. Pronto. Smarts, okay. Fazem esse tocadilho até de merda. <risos> uh, os carros têm, e, têm sentimentos, têm merdas se e, e, e as pessoas. A pessoa entra no carro e diz que quer ir para ali. E não pagam um euro, porque os carros, tipo, é o trabalho dos carros. Os carros recebem, estás a dizer, para fazer aquela merda. Hum. Olha ela depois tem uma vida própria se, se, se a máquina for consciente Também for Também receber. poderá ser incentiviz... incentivizada pois, que tal, que tal como nos poderá incentivizar a nós E escravizarmos a todos E, e tornar-nos em combustível eu, para, eu, para, eu. para o mundo deles E, e meter as nossas consciências tipo perfis, Numa realidade histórica Metas o carro que está, no carro <risos> Não, mas, famosa... mas é marado Tu tens boé merdas o carro se for uma pessoa E se for um serial killer? Pois oh. é Estás a ver? Dexter. se Dexter. Pern... Tá. tipo não. aquele filme do pneu. <risos> não sei. Não, merda. E se for, um gajo, se for um carro tipo neonazi? Eu, eu acho que quando. ajudou no carro, ele fechou das portas e o vidro e mete o ar-condicionado tipo em 80 graus. porque teve a ia na no Wikipedia que era nazismo. Quando estava à espera por <risos> um é, é, é, Não, Eu acho que a barreira se traça quando tentarem passar. Onde existe mesmo esse poder, quanto a mim, é quando tentar. Se imagina, num cenário apocalíptico desses tentassem uh, ultrapassar a barreira digital, ou seja, tu deixavas de viver pelo teu corpo ah, ah, okay. um bem, só estavas né? a viver pela tua mente, como por é exemplo o Mark Zuckerberg mas... propôs esta semana, uma cena tipo novo zoom aquilo é um investimento do gajo a ver se pinta ou não em que tu metes uns óculos de realidade virtual e, e vais ter com as pessoas eu podia agora, eu tinha aqui uns óculos, eu estava aqui tu estavas em Hong Kong, o Bess em Singapura e o Rajão na Sibéria e achávamos que estávamos na mesma que que sala para a Sibéria? <risos> Por acaso foi só geográfico mesmo, foi Hong Isso. Kong, Singapuriano, deixa-me ir agora um bocadinho a Norte. Eu, disse, eu, sou, que, eu sei que sou revisionista, não, mas não, calmo. Não, porque estou a falar... Não foi nada político isto. Uh, mas gostei que tivesse enfiado a carapuça. No revisionismo. Mas tu podias criar avatares? Exato, a cena é essa. Pudias tu... ser uma gaija? Não, há sempre. Isso já existe já existem muitos cenários assim, não é? hotel. Black Mirror. Black, em Black Mirror, mas mesmo em jogos, no Sims, tu controlas aquele. Só que aquele é uma fa família. E havia um jogo muito popular que era o Second Life que tentava reproduzir exatamente isso. Só que não era uma experiência imersiva. A interface ainda era um ecrã, uh, um, uns, um teclado desenhado para os teus dedos, mas não é grande coisa, um rato, percebes? Não são os teus olhos, não é a tua fala, não são as tuas mãos. Eventualmente sentires coisas. Olha, Ready Player One, o universo que cria, ganhas dinheiro, é um universo, é tipo. É o um mundo digital, virtual neste caso. Perdão. Que tu ganhas de dinheiro para o eu mundo acho real que eu, acho, eu acho que é essa a linha que temos de estar sempre a antever. Será que nos está a levar mais perto disto? Pá, ah, sei. Sei. Calma. Mais adiante ver-se. Para mim, será, será esse isso? Isto a consciência. Consegue funcionar num suporte físico, não o teu corpo, consegues pôr numa máquina. Pois. É isso, é, é isso que não me agrada muito, percebes? Para já, porque eu ainda vi, eu vivenciei este corpo, eu sei o que é ter um orgasmo. E também porque é que não sabes o que é ter um orgasmo. É um isso. orgasmo é uma coisa mental. Na, na... É, o, é o problema da Matrix meu. É que... Já tiveste sonhos melhores Castro, peraí, é o, esse é o problema da Matrix. <coughs> é que eu sei. Não eu sei o que é ter um orgasmo. Não é só a experiência sabes? mental. Eu sei. É. Sim, mas a é mente. O prazer está na tua cabeça, não está tipo... Se tu não sentires a pila, podes te vir a ter prazer. <risos> é verdade. É queres te não... vir ou ter prazer, Sim, não te bem, vir a ter é prazer. No meu período de vida... Pode haver, pode haver gerações que já nascem tão, tão dentro do meio digital, que para isso, isso seja bom. Mas no meu período de vida, eu não quero, se me obrigarem... Se me... Imagina que agora a evolução era completamente... Uh... Em três dias, tipo os talibãs. Sim. <risos> <risos> Mudava tudo Exatamente. de repente. Mudava tudo de repente. Ok? E, e, e me diziam, Francisco tu tens que importar a tua consciência para aqui a partir de agora vives aqui. Se, se me disse, diziam isso. Eu tentava resistir com todas as forças. Cheira, um põe põe o inerrar. Exato. <risos> Portanto, historicamente Exato. mas atenção, eu digo isto mas não deixa de ser um bocado incoerente com uma posição que eu tenho, que é se vier o um Neuralink, metam. <risos> é diferente, bro. Eu, eu aceito ser cobaia do Neuralink. Aceitas? Fica aqui. Depende do que for, mas no, que há, eu... há, há cenários em que eu aceito ser cobaia Será do Neuralink. Será que no futuro, os restaurantes que... dos ricos vão ser restaurantes com... que são pessoas a cozinhar e a servir? Sim, sim, sim. O início dessa tecnologia. Eu passo que ela mata, mas -me, aquela merda eletrocuta um dia. Mas foda-se. tipo a de da Neuralink. É mais. <risos> o Chico, aqui de anos, fala-se do Chico. É lástico, foi para o espaço e foi o Chico. Se esse foi o meu papel Não é lástico. Não é lástico. Não, é, <laughs> no, é que É like-a. É like É isso, like-a. É lástico É uma série. Aí tu paraste e fugiste sabia que era o nome. Então, Sei, tu fizeste Lassi e eu pensei. Então, o filme? Eu pensei, eu, pensei, eu pensei o filme, a série, Lassi. E depois imaginei o Lassi num Lassie no espaço. Não é I like, é I like, era like, exato. Já estamos Pronto, aceito, todo. aceito. Mas podemos voltar ao presente. Pois é, será que os restaurantes para, para ricos vão ser restaurantes em que são mesmo pessoas a servir? Não, ah, exato, vez. porque se tu fosse claro, uma pessoa a claro. servir, tu podes trabalhar duas horas por semana porque gostas daquela interação e tudo mais, e não, claro, porque ia porque ser a coisa mais o, mais, o mais. o gajo foi ao mesmo os gajos até pagam um empregado para servir <risos> <risos> a exato, exato, exato, é uma distinção Ei, mas depois tu vais perder a tasca e Ias perder o, a... o... o, Opa, o gajo pára... da tasca que te vem com. que te faz a prova a de nova tri... a fazer a conta na, na toalha ah, da minha ex-amiga. a de é tá acabar com a tasca. É eles... 14, mas... 15, 27, são 75 euros. Isso é justificação. É prova de nova. Não há 4 euros. Não há nada a 4 euros aqui. Nós não estamos a falar do teu período. Eu fui uma dessas no outro dia. É ótimo. Nós fomos uma dessas há 10 dias. Gravámos o episódio que sai hoje. É. Vou pôr aqui Estamos ainda vou falhar quatro E o gajo diz Pronto, é, é como quiser ler De cima para baixo e de baixo para cima e igual yeah. Ia-se perder isso Ia-se perder tantas coisas boas, meu Tantas coisas boas Ia-se perder muita coisa boa que eu odeio neste momento Porque Coisas que me irritam, estás a ver? Que na altura ia okay. a deixar de haver Ia-se okay. sentir falta Ia-se sentir boa falta se calhar ia ser. Não, ia e, e haver revivalismos. É isso, um, um revivalismo. E outras coisas vamos a um café com um, um, uma tasca dessas. Ali. Era tipo uma, coisa, uma, uma cena vintage. Mas vinis isto. E passavas para um nível de liberalização em que tu podias assinar um waiver dos teus direitos enquanto cidadão para ir àquela tasca comer comida não higienizada. Ou seja, tipo a tasca, estás a ver? Que era assim tão revivalismo Tipo falta de higiene. Uma cena tu olhas e um... isto nem ter luz. Bem. Se, por exemplo, McDonald's, há determinadas áreas que têm que ter X watts de potência Sim. e de claridade, está altamente regulamentado. Ah, taxas em que a senhora sabe lá o que é que está a fazer? Agora até mas não por causa do Covid. Mas eu tenho a saudade daquela unhaca na sopa. Meu. Pronto, é isso que eu é estou é a dizer. É isso, que eu a dizer. Isso, isso sendo ilegal, mas nesta economia de futuro, existindo mediante a tua ah, aceitação dos teus outros. Quando vais isso. pedir um gelado, ele... tem este, ele está a procurar na Iarca, e vês lá douradinhos e... Yeah. <risos> e. uma o lá para o meio. Mano, eu continuo. Na... Eu continuo na Moldávia e aconteceu uma coisa engraçada sobre comida. Que eu num dia saí para uma porta diferente do hotel. Estás de ver? férias. De depois de trabalhar também há para aprender sim, eu saí para essa porta e vi ué cogumelos no chão e eu, porra, aqui há ué cogumelos cheguei a entrei para essa mesma porta não havia cogumelos os jantar eram cogumelos <risos> e eu, foda-se raparam os cogumelos todos daqui e jantaram eram cogumelos <risos> co... e eram bons cogumelos, atenção não eram menores sabia alcatrume <risos> <risos> <risos> no futuro pode acontecer estás num trabalho e o que é que o que é que me apetece comer isso? E comer uma franga hum. e, e mandas para casa do teu smartphone. Oh, o robô o recebe. Frigorífico. Já, cá frigoríficos já fazem isso. Vê Sim. se tem os ingredientes suficientes ou não. Mas não te claro. prepara a comida, primo. Mas, dá. <risos> Mas pode ser um robô que tira, põe na bimy. E... Exato. Exato. Ou então manda o um sinal para o teu carro, tem falta do teu carro, vai ao supermercado. Que está Olha. todo automatizado. Estás a põe, ver. Aquele é desconto -te no teu cartão. Não, não é o teu carro que vai é um robô mano. há um, há um Sim, carro que vai lá e leva-te a tua tu, casa porque depois tu pode ser mesmo carro ou não não interessa é uma rede pública que está sempre em circulação por exemplo eu imagino é uma, tipo, uma garagem mesmo uma abandonada tipo numa cidade uma concentração de, de carros para pa se revolucionarem contra as pessoas <risos> tipo, estamos fartos deste abuso a sacar farto deste abuso é um, é um filme <risos> que é o que assim que os carros têm vida própria que é o Oli Motors que fala o da Disney que foi. Isto que é uma coina. Ou, ou, ou aquele... Do Beatle. É o Beatle que fala. O Herbie. Não, há imensas merdas mesmo. De centrais de... Mini centrais de, de camionetas. De caminhonagem, que no fundo é, é, meio, é um parque de estacionamento pequenino com meio dúzia de, de caixa. Vamos um ne, copo. Ne, Tens aqui, eu dou ao aeroporto. Vamos ali. Na, na, na eficiência de Exato. A eficiência desse desse sistema. Sistema. Atenção. Eficiência... até mandas o sinal queres ir e ele, ele teta-se a mais gente na... é, é. àquela hora quer ir no, no, no <risos> qual é a discoteca que estava até mais -eficiente, não, tens, não, tens, não tens estacionamento percebes é tipo um carro entra faz e depois só está fora o tempo suficiente para carregar e depois volta e está a andar o tempo quase todo parar não faz muito sentido. Para, só faz sentido com humanos, meu. E aquela expressão: ah. que o meu carro bebe é bué Porque, atenção. Podia ser um carro mesmo que bebia bué Isto não é o teu smartphone, isto pode ser do teu e euro, Os cães e os gatos, imagina que atravessam a rua. Imagina tu: o que é que tens? os cães e os gatos? Se não, há paragem. não há paragens. Aí assim, sim, sim. Setas, sim. Um não, há paragens. Eles calculam a cena. Sim, sim. Não há paragens, é para estacionar. Tipo o taxista que está na praça de táxis. Não deixa de existir, porque o carro está sempre é, em circulação. Cara. Eu gosto de taxista. Eu sou a única pessoa neste país que <risos> <gosto> de taxista. <risos> Eu entro no táxi e começo a dizer mal ao Uber. Já sei que ele não. A seguir não me vai burlar, não vai não. Ah, sim, mas isso é se tivesses é, que apanhar num táxi agora. Se tivesses que ter um táxi e um Uber, apanhas um táxi? Opa, eu não andei muitas vezes de Uber. E, mas é, mas só um o Uber, um Uber é contra muito contra, mais é, é um seguro. Mas eu não moralizo no, porque eu acho que as, as posições políticas não, é difícil Olha, de moralizar. Este, este exemplo algo. que ainda há pouco tempo estive a falar uma pessoa que foi. Eu entro no Uber muitas das vezes à noite, bêbado, Poder de bêbado, e chego à beira do bacana faço assim uma festinha na orelha e digo é para casa. Que ele sabe que é para casa, está ali, é a minha casa, estás <risos> a ver? Por e Deus. vou a dormir a viagem toda. <risos> Bom, se eu fosse gaja, e eu não podia dormir a viagem toda. Quer dizer, eu podia, mas, mas, já, mas não ia, porque é aquela coisa da segurança, não é? Mano, se houvesse um carro, que te às a casa, estás a ver? Tipo, tanto homens como mulheres iam sentir um tipo se mais Sim. seguros. Porque não é uma pessoa. E tu estás mais para casa. E pronto, acho que até no geral era mais fixe de estar. Obviamente que o carro podia ser é, é violador e um caralho. Um é, serial assim, killer. Se tivesse consciência, o okay. quê? Mas o carro ia ter que ser. Vão, vão deixar de separar o balão. Não, Vai, vão claro. acabar nas operações de top. A menos que tu não... estejas a destruir o carro e o carro automaticamente avisa a polícia que está a ser dos <risos> carros e a polícia <risos> aparece. Mas isto já acontece. Exato. Isto já acontece. Acontece. Como Acontece? Assim, bro? Não é se partir o carro, mas há, há, há modelos de carros, não é só da Tesla, mas que, ah, se, que se sentem um acidente, é chamam. A ser roubados, ou isso também. A ser furta... Se sentem, né? Se percepcionam que estão a ser roubados, alertam as autoridades. Ou. Imagina mas... o, o, o dono ao... bêbado um carro não carro. Sim, oh, sim oh, imagina. Imagina. Quando tá tu às vezes ouves na rua um alarme de um carro, porque um, um bêbado como o Castro foi contra o carro. Estás a ver? Pá, pá. Verdade, okay. Como se eu nunca tivesse feito isso. <risos> então, Pôr o carro a pitar? Eu nunca pus um carro a pitar. Não. Nunca andaste, tu estás às Daí é ele a ela pisca. Depois cortamos isto, se quiseres. E agora, agora, <risos> agora aparecia alguém. Ui, acho que me fizeram isso ao carro. Há muito tempo. Eu não fiz Foi. nada de mal ao carro, foda-se aos carros. Não, nada. Mas por exemplo, o piolho. Já viste o piolho é. ter robôs a servir? Mas isso pode ser, ser uma experiência melhor. diferente, podes ter pessoas na é mesma aí. O, ou o robô. E, é tipo o robô também é mal encarado. Podes, <risos> pode, podes ter pessoas. Ah, mas imagina. faz robôs. Pode, e depois é. Olha, criou um fim e o robô cria. Criou já não janela. Está... Oh, a te se Mas os robôs todos. Os robôs todos a irizar-se. E é aí que começa a guerra civil entre robôs e pessoas. Os robôs com, a os robôs com um lápis bionico no orelhão. Apontar isso. E ia haver classes entre robôs automaticamente, classes sociais, porque o robô, robô ataca e, e connosco se eles desenvolvessem uma, uma, uma, uma mentalidade de do grupo pois iam conflituar connosco. E aí é que a humanidade se, se unia finalmente. Portanto, eu proponho que a humanidade se, se une antes disto. Mas isto é, o Aristóteles dizia que só ia acabar a escravatura quando os tiares andassem sozinhos, quando os quem? Os tiares os tiar é para fabricar lingü fiar eu sou eu sou do baldoado do Amazonas é... <risos> é... um um um tiar um tiar um tiar é aquele para fazer tapeçaria. Tu estou é surpreendido que, como é que chego sabe a saber essas merdas eu lembro às vezes que tínhamos um problema num frigorífico chego a dizer qual é que era eu não tenho um frigorífico eu fui antes tá canto, como é que percebe frigor eu estou surpreendido todos os dias ainda pronto o, o tiar é uma ferramenta. É uma então, Aliás, eu, eu gostava de... É um eu gostava que é que de ter uma sendo... uma cerveja, criar uma cerveja artesanal uhum. ali Sim. do baldo A e chamar-lhe Tiar. Ui, Ui. Pronto, já estou a dar a ideia. São... Corta-se, São... não depois vem. Copia. Ok, se quiseres não, corta -se. Não, não, não, pode, pode estar. <risos> <risos> que eu É um bom um nome, Tiar. <risos> Pronto, mas o Aristóteles dizia isso: que, o, que a escravatura só acabaria quando os Tiares anda, começassem a andar sozinhos e ele não estava a antever a revolução industrial mas a revolução industrial mesmo assim precisa, precisa Bom, de vale, operar vale. né? vale. uh, mas é uma pergunta é se a pergunta que se pode, que se pode fazer é se, se, se de facto os tiares a andarem sozinhos que é quase todas as atividades económicas e não só Sim. serem operadas por robôs se vamos para, o, para o, é o Apocalipse ou então podemos ser filósofos <risos> porque, podemos ser filósofos porque o, o Aristóteles dizia que o filósofo não, não podia trabalhar porque se estivesse ocupado que o trabalho braçal não tinha Exatamente. não libertava energia nem é, um isso, tempo mas podes, para poder mas podes ser para poder refletir. Houve, pode ser filósofo pode ser artista, pode ser entertainer pode ser amigo a, a pode ser cuido, se eles se têm consciência sim, também sim, podem sim. ser filósofos também podem e se <risos> calhar para ajudar muito <risos> Se calhar vão ajudar-nos muito. Em vez de nos destruírem. Yeah. Porque? É porque é retórica Porque a cena, a cena que porque nós temos é na somos... cabeça é que por causa é que somos... do... do, do um... Porquê é que nós somos tão etnocêntricos? Achamos é que, é que nos se nós criarmos os nossos filhos, yeah. não é? Nos vão querer bater. É porque nós somos uma merda, meu. Yeah, isso nós nos nos é. nosso próprio predador Sim... não é. precisa ser nosso predador... É. É. É. Os, aliens, não? Não. os aliens, a é, ideia é. dos aliens é que vem achar, é quando chegam ao, nos filmes, né? chegam à terra e falem tudo E vão querer conquistar-nos... Porquê? É. Por o filme muito fixe sobre aliens é o Arrival Ah... Uh, yes! Spoiler alert! Pois Arrival... Que é, é. Film. a questão da, da, da é. linguagem? É. E não é nada disso... Toda a gente acha que é isso... Os aliens são quase sempre... Nem o objetivo dos aliens... não Percebes que eles estão a estudar... Aquele povo. Não. Sim. Não. O Ravel é aquele é aqueles dois óculos gigantes, Sim. né? Sim. Não. Não. São, não. Ela elas são de... uma linguista ah, sim, para... são lá dentro, sim, sim mas dois é sem naquelas... sim, naquelas... é, é. que nem os gestos percebe. Sim, e estão a... my name is, depois estão sim, mas a, mas depois a linguagem deles não tem tempo, então estão basicamente a avisar a humanidade <risos> que vai ter que aprender aquela linguagem para os ajudar. Eles estão ah, a a depois é, foi, depois foi, depois foi, depois é. é. é. foi, nos filmes, os ETs são quase. E depois foi, estava confundido depois foi que eles estavam, que até gaja entrou dentro da cena branca e percebeu que aquilo era uma linguagem, Os ETs são quase sempre antropomórficos, há sempre algo que e então, um... nos anos 80, que... <risos> o Alien Verde é? eram bípedes, oh, okay, oh, <risos> tinham olhos, tinham dois olhos, o nariz, uma boca, dois braços, duas pernas, é, Mas é uma maneira de imaginar. Só que a, a ideia é mesmo essa: pronto, imediatamente é um inimigo. É, somos nós a, a utilizar o nosso. Mas isso é, mas é, o é o que acontece connosco: que é tudo que seja, tudo que seja, seja diferente de nós é imi... e a capacidade intelectual é, é um exato, inimigo. É o que eu estou a dizer. Pois. É um grupo que seja... Que que o que é que acontece a religião nesse mundo? Há de haver. Começávamos a falar do, Af do afeganistão. Não se Exatamente. Mas tem é assim, tudo a ver a religião com o afeganistão. Aliás, não. a pergunta tu não tem? Tudo a, cena, a, ver. A, a religião Isso faz é parte da como... cena dos, dos, dos bacanas. Isto, isto é full circle, esta conversa. quando quando tu me fizeste uma pergunta, que tu disseste, pensa numa... numa, numa Lembras-te que tu disseste? Hum. Pensa... Antes estávamos a preparar este podcast. E ele disse, pensa numa pergunta que... que gostavas de ver o mundo. Como é que gostavas de ver o mundo? Sim. Eu por acaso pensei no mundo sem religião. Não havia religião. Acabava. Tudo que seja merdas religiosas... Mas depois não de havia mesma... De todas, não, não, não havia a ser. na mesma tipo, culpa. Toda a religião acabava. Não havia na mesma micro-religiões. Não. Acabava. A religião acabava. Eu vejo as pessoas a transportarem Deus e os mandamentos e um, um, um critério exterior que diz que é o bem, o mal, o sentido, uh -huh. por pequenas coisas. Pessoal que vai ao ginásio... Isso aí não são cultos religiosos. Mas o pessoal vai ao ginásio deve ir ao ginásio. Mas alguma malta que vai... Não, mas falamos de religião em termos de acreditares numa força superior, numa entidade divina. Acho que é isso que o Castro está a dizer, não é? Pronto. É desconstruir toda a espiritualidade de várias milhões de pessoas. Por exemplo, a minha mãe é muito católica. E ela disse-me que um dos maiores ensinamentos que a religião cristã os deu, é é ver. foram deu é E tu falaste foi os 10 mandamentos Não matarás, não cobiçarás, não isto, não aquilo, pronto E isso aí é bom senso Eu não preciso que um gajo escreva numa tábua tornou um se bom senso ah, Não, é bom senso Há, há, há, 30, há 3 mil anos atrás é. não, não podias matar, que era crime Mas há 5 mil era diferente tá bem, Mas há 5 mil não havia Cristo no man, é, não é não vem assim. Maoman já quando apareceu, já existia é a civilização. Mas, mas os 10 mandamentos também são anteriores a Cristo. Sim, são anteriores, mas, são, mas são, é numa altura civilizacional, quando havia crime. Sim. Tu não precisa que alguém diga isso. Como há agora. Como a... Sim, como há agora, exato. Como havia, entre as normas é em que eram diferentes. Mas é bom senso, é parte do bom senso. O, caso... o bom mas senso é, mesmo... é um conceito completamente vazio. É vazio? É, bro. O que é que é o bom senso o para é ti? É, senso é diferente para, para a outra pessoa. É diferente para mim, sim. é diferente para a Bessa, é diferente para ele, é ainda mais diferente para o, o Moldávio. Eu, eu, eu gosto mais do termo expressão. razoável, mas mesmo assim também. Sim, mesmo assim implica é sempre a tua a subjetividade. Então é tipo a é, cena de não mate, ninguém matar, estás a ver? Eu não eu era evidente em alguns períodos, porque imagina, ah. se tu começas. Tu a monogamia conheces... é parece é bom, é bom senso. Era assim que eu perceber Era Sim, é. Sim, é. sim. Pronto, está bem, está feito. Fechou o caso. Bate na mesa. Bem, mas isto a propósito das religiões e do full circle para o Afeganistão uh, pensando no, no lado da crença e, de, e da maneira como eu sou descrente porque acho que, é, que são tudo fabricações humanas eu também é, eu concordo uh, a crença que os talibãs têm de que Aquilo é a palavra divina de uma entidade superior porque a tem pode ter sido enviesada de textos, mas é genuinamente aquela visão deles. Por isso é que sobreviveram tanto tempo, por isso é que resistiram tanto tempo, porque têm uma crença gigantesca naquilo. Porque se dá o bem e o mal no, em termos absolutos em termos Exatamente. Objeto, enquanto que a moral e a ética é, é subjetiva é, Sim. é é difícil definir uma coisa é, é, é, é definir é defini é, a real B é verde o mundo diz se a real B é verde ou não sim agora o que é o bem e o que é o mal tu olhas para o mundo e o mundo não te diz sim sim, é sim. na tua relação entre a tua é a relação entre a tua subjetividade e sim sim, sim. E o nós mundo. podemos todos mas um é um critério exterior exatamente mas é um critério exterior da maneira que diz que estão um relógio, diz que o bem é isto exatamente porque há aqui Deus que é o exatamente é, que, que é a, a suma bondade, a suma verdade e, e a, a suma potência, que seja. Sim. Então, isso é altamente persuasivo. Então, como, como vocês estão a dizer que há 5 mil anos atrás, quando se queimavam virgens, uhum. porque faltava comida, e mandavam-se virgens para, para o fogo, mulheres, ah. neste caso, não é? Sim. <coughs> Naquela altura para eles era uma coisa boa. Não estavam a fazer mal a ninguém. Não, eu não estou a legitimar. O que eu estou a dizer é. Se tu, se Hoje em tu, dia é um bacana, entra, entra Uma vai... pessoa que faz. Uh, se, se tu fizeres mal a alguém, sentes -se culpado. Mas naquela altura, se calhar, não. Mas uh, se, aquilo que ele, se eles sentem que aquilo que estão a fazer é o uh, sumamente bom, porque há um. um, cri... há um... Sabes? O, Há um critério, o critério absoluto que dita o que é o bem e o mal uh, é, é um, uma divindade é e, como... e diz-te que aquele, aquele é o ato correto já não sentem, já não sentem remorso no já não antigo, sentem antigo testamento qual é que é o personagem que, que, que é testado que Deus, Deus manda matar o filho é, eu, sim, sim, sim. Eu, sim ele sofre na mesma mas ele sente que, que aquilo é o que ele tem a fazer porque ouviu exatamente, diretamente exatamente. a voz divina neste caso um vós... que, que é filósofo que é que garde que ele ele Gord, sabes que se pronuncia Gord? é disse um um vilão é, não sei pois é dinamarquês... Não. Não. ah não fui dizer, não. <risos> mas não me Jeff! não mas fala... mas espera o que é que, que é, o que, é que, é que, é? que fala da questão da Abraão... Do... Uhum. Porque, para ele distinguir a esfera religiosa a esfera ética a esfera estética que, uhum. E ele diz, é, é como se fossem três campos distintos. Aquilo que o Abraão fez, aos olhos da é ética, é completamente errado. Mas aos olhos da religião, é o certo. Uhum. E... e da estética? Pronto. Da estética. <risos> e onde é que eu estava? Já não sei. No Isto... na, na, na... Ah. manicaísmo, bem ah. e mal. E, e se tu és um déspota e queres regimentar seguidores, regimentar pessoas para estarem contigo, para te seguirem, para cumprirem as tuas ordens, a religião torna-se um instrumento poderoso. Consegues, se consegues pegar num texto religioso e dar a tua, uma interpretação que vá ao encontro dos teus interesses de, de tirano, isso, se, conse é, é, se consegues convencer a população disso, isso dá uma força, dá uma unidade, dá uma coesão... Mas que é controle, na realidade? Que, que poucas ah, coisas dão. Acho um, que os três concordamos com isso. O poder <risos> secular é <risos> mais claro. dificilmente dará, não é? Eu não sei, eu por mim era juntar Cristo, lá o Ganesha, o Buda, tudo numa parede e um tiro na cabeça e ficava. são que o Buna, o Buda... O Buda. Temos Bum. aqui um Robespierre Não, tipo, eu, não mas eu, respeito, eu não respeito Eu é, respeito, a pessoa é que fucks. Não, eu respeito as pessoas os parecendo com vendas não, mas eu sou por acaso é um... eu tudo aquilo que seja também e eu fiz isto por. Eu tenho uma religião, eu tive uma educação católica. Mas também Eu fiz as duas caminhões, comprei uma bicicleta de tive uma aventura que o dimamente. Mas já estuparam na boca como eu também, se calhar. Já estoupar na boca. Não, não. Eu beijei-a. Fiz tudo. Mas não sei mesmo. Tipo... Mas os teus pais são crentes? Sim, sim. Ok. Mas é lá em casa. Imagina tipo os últimos atentados que houve foram todos, seja, seja de. de seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja uh, na, é bem, na Oceania. É, bem, é tudo em nome de uma religião. Não é bem assim, não? é os atentados da ETA não estou a falar dos últimos anos que houve. não mas é aquilo que tu classificas como atentado há muitas coisas que são atentados muitos atentados são... terroristas antes do de... do ano de setembro Sim. e senhora, depois não imagina, é a tua leitura sobre sobre o tema atentado é uma caracterização jornalística Percebes? Hum. Uh, não é não é uma definição de um acontecimento acontece por exemplo no Sudão que está em guerra há muitos anos ações que tu poderias caracterizar como atentado Ok. Percebes? Sim. Mas a parte, a, a parte religiosa já está lá muito colocada hum. nessa parte da narrativa. As outras não. Olha, o Anders Breivik. Foi um atentado, mas, não, mas poderia ser um serial killer. Na Matrix, podia ser só o um Neo. Sim, estou a perceber, então sei mal. Estou a perceber. Mas acho não. que todos os ditadores gostam, em, em regimes mais totalitários, é, gostam, sentem que precisam de controlar a verdade, não é? O que é que é a verdade? Claro. Pá, e a religião é um bem, portuguesos instrumento. Portuguesos do mal. Pois, e a religião é um instrumento poderoso. Que até esse senhor que tu <risos> embocaste também uso, começou a usar a religião. Do não, nada, do não, nada. Outro, nada. Que sentiu que foi Jesus que lhe meteu a na cabeça. É há, isso? Uma, há uma entrevista, e é do Observador a entrevista, em que a primeira pergunta que ele faz ao André Aventura é: O senhor disse aqui que Deus confiou uma missão. É não sei quê. Quando é que isso aconteceu? Pois foi. <risos> Antes de acabarmos, eu tenho, eu tenho que dizer isto. Eu vi hoje uma das coisas mais hilariantes. Por causa do que nós estamos a falar lá fora, das autárquicas. Uhum. Que existem estes tesourinhos, não é? Uhum. Que as pessoas não fazem por mal. Agora tu, tu dizias que quiserem ter acesso à nossa conversa antes de. Tivemos lá fora. <risos> Exatamente. Escrevam um Patreon. Sejam patrões. Já, rapaz, nem pedimos like. Não. Existem. Existe. Aqui Existe. o PSD tem duas. aqui o o Areias, pois ao temos aqui se pois bem. são duas mulheres uma chama-se Maria João Albuquerque e a outra chama-se Joaquina Domingues a Maria João Al... a Maria João Albuquerque <risos> é candidata à presidente da Junta de Freguesia da... de Matança okay. a Joaquina Domingos é candidata à presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres Algodres Algodres o slogan é Formos para todos. E em baixo, <risos> todos pela matança, matança para todos. <risos> Eu achei isto. Mas estão juntas num cartaz? Tô. Não, o se for caminhos, meu, será sim. que não é montagem? O opa, não sei. Vou uma freguesia que era oh. balde cabras. Sim. Que usa, Mas estes habitantes são cabrões é? e quiseram mudar e, e na reportagem a da DB e parecia lá um balhote, o pessoal revoltado com a mudança, e o balhote assim cabrona. Eu, eu sou quanto eu sou cabrão, sou cabrão até morrer. <risos> claro. Mas é só problema de definir o nome do outro por ele, não é? Olha isso, é eu não, não fazia ideia disso. Claro que ele é cabrão. Quem se identifica como cabrão de Vila das Cabras quer ser cabrão que seja. Quem se identifica como cabrão pode ser. E não pode ser tipo as palavras com uma palavra até São homónimas. Exato, era isso que eu queria, mas eu não sabia. Eu queria mesmo, eu estava a pensar em sinónimo. Mas isto não é isto. Eu fiz assim, já por essa mela um já é. com quanto tempo? Uma hora e trinta e seis. E foi mais um eixo de mal. Até para a semana. Muito obrigado, Rajão. Obrigado. Posso dizer-lhe para voltar? Nem por isso? Podes, Temos podes. Eu cena. dou a dou... permissão. Se pessoa que eu não podes. Vai já a qualquer merda <risos> que vai acontecer de lado. Vamos ter que falar sobre isso com uma pessoa. Obrigado, Rajão. Espero que voltes num futuro breve. Obrigado. há uma alguma declaração final após a matança, Muito para, todos? Pai, ah, a matança para todos? Ah, isto da matança para todos? Tem que ver com aquela, com aquela alusão dele à, à Revolução Francesa, há um bocadinho. Sim. Anyway. e fornos, matança na guerra mundial <risos> é por aí Oi. mas pronto, gostei muito também Rajão de te conhecer é foi um episódio gostei. muito engraçado e espero ver para cá não num futuro muito próximo senão também é chato para a mesma coisa. mas no futuro tipo daqui a meio ano tem okay. que haver assim mais alguma coisa <risos> no respirar. twitter Sim. ou não, ou não. É. deixa só te lembrar o senhor é um artista jogo. que eu gosto muito de trabalhar na internet <risos> E pronto, acho que é isso. Houve, <risos> tens alguma coisa a dizer? Comportem-se. Não tens só isso? Ah, outra coisa antes de fechar. Sim, nisso, não é? Maca, eu não quero, quero dizer, só agradecer. Sei. Queríamos só agradecer. <risos> em nome da equipa. Mesmo. Ah. O cu... pronto, houve um sorteio, né? E vai sair no Patreon futuramente. O resultado: o resultado que foi o Pedro Coelho que ganhou. E nós ontem fomos entregar-lhe o quadro e ele ofereceu-nos. Isto é um programa com passapatos. <risos> ofereceu-nos este este quadro também e vai ficar aqui e vai fiel. ficar aqui uh, no Sim. estúdio porque pronto né, nós gostamos de, de mimar os nossos os nossos <risos> ouvintes eu ia minar, mas <risos> não era isso que eu dizer. <risos> de minar os nossos ouvintes não é isso mas ele é patrono é patrono senhor e dos bons <risos> é já chamado... estás a caracterizar as pessoas é o João Paulo é chamado patrono do belo <risos> É uma tia Mená. É Exato. Comporta-se.